Olá bem-vindos ao canal cripto digital PT vamos aqui para a nossa 41ª primeira, acho que é assim que se diz sessão e hoje não vamos ter aqui muita gente no chat porque isto foi agendado à pressa uhum. e então olha isto foi mesmo em cima do joelho foi para aí, a 30 minutos da live tive que, que fazer aqui o agendamento e etc uhum. Eu não me dou bem com as rotinas e eu uh, decidi fazer aqui os vídeos às terças, quintas e domingos. E hoje escapou-me e quando eu vi a hora já estava a passada a hora. E então rapidamente tentei logo uh, fazer a live, não é? Com, com o conteúdo que eu já tinha pensado fazer desde de manhã. Até tinha feito o thumbnail, mas não cheguei a fazer o agendamento. Isso é muito a mal uh, para, o, para o algoritmo do YouTube. A gente até estamos agora. A, a ter uma boa, ter uma boa, ter uma boa aderência aqui ao canal, estamos a ficar aqui, olha, de ontem para hoje, de ontem para hoje, estamos aqui com, estamos aqui com, deixa a ver aqui, olha, isto é uma coisa, está a acontecer um efeito do caraças, estamos aqui com, com 790 subscritos, meu e eu, quando isto está a correr melhor, <risos> estamos a ter visualizações. A live de ontem teve 1500 visualizações, normalmente os vídeos têm mil e tal. Uh, e eu, precisamente agora, <risos> agora que está tudo encaminhado, isto portanto é um trabalho que já vem desde há quase 3 meses, não é? E eu, precisamente agora, pá, eu não me dou, eu não me dou bem com as retinas. Quem me conhece sabe que eu não. Esta é a única retina que eu queria ver se conseguia cumprir e falhei aqui um bocadinho peço desculpa meu papo só tem vida deles e às vezes se a gente tiver uma hora se a gente tiver uma hora uma hora certa será sempre melhor porque apesar de que a grande maioria ainda vê as lives uh, sem ser em direto né portanto um preferido uh, há outros que ainda que seja ainda uma minoria ainda vêem gostam gostam de ver em em direto e então olha um grande abraço aqui para a Paula Cavaco, mesmo assim, Uh, aqui o Ivo Guerreiro o Gabriel Matos <risos> por enquanto é gente <risos> mas ficámos mas ficamos assim pá, foi 30 minutos antes da hora às vezes, olha, eu tenho dias que faço o um agendamento no dia anterior o é pessoal tem tempo de ver e às vezes prepara-se se calhar amanhã tenho tempo às 8 é sempre às 8, mas é? sempre às 8, hoje folhei grande a barra. Pronto, vamos andar para a frente é assim um, eu hoje não vou falar aqui Uh, uh, uma hora sobre o efeito manada que é, que é o título de hoje hoje eu falei nisso no chat e o, o, lá o nosso artista gráfico <risos> riu-se e eu disse assim estamos então, quem é que conhece aqui ou quem é que já ouviu falar do efeito manada e e o nosso Ivo o, o nosso Ivo tinha tinha dito Ah eu já ouvi falar pá ou seja isto é uma coisa que se fala muito pouco porque tem a ver com a psicologia aplicada ao mercado e foi de manada, já vamos falar sobre isso. Um, funciona assim. Um, portanto, o Ivo deve ter uh, ouvido falar nisso sobre, uh, no curso dele, penso eu, ou leu algum livro posteriormente. Uh, eu próprio ouvi falar pela primeira vez uh, num curso que eu fiz, e, e depois já vamos falar nout noutras coisas que também, por estar a falar em livros muito importantes, eu até podia dizer já que era para depois continuar o resto aqui, de, seguir aqui o, o pensamento, explicar um bocadinho o que é que é o efeito manado e que impactos é que isso tem, quais é que são as consequências no mercado de cripto, portanto isto tem a ver com a psicologia do mercado, Pá, porque a gente sabe que 80, 90% do mercado, de, do trade é psicológico, mas não há ninguém a falar nada sobre psicologia, no mercado de cripto. E eu tenho, tento vir aqui uh, preencher essa lacuna que existe, trazendo um pouco mais de conhecimento, conhecimento às pessoas. Portanto, a ideia hoje é falar sobre o efeito de manada, uh, o que é o comportamento de manada, que é assim que se diz, e quais é que são as causas e as consequências. Mas para já, para já, queria já começar por dizer, já que estamos aqui a falar em livros, uh, hoje acrescentamos à nossa biblioteca 10 livros trade, uh, 10 livros sobre trade, portanto a nossa biblioteca é de livre acesso, não se paga nada, está no nosso clube do Bad Beach Club, que está na descrição, para isto para, para quem não conhece, quero agradecer aqui à Carla, um grande abraço para ela, uh, por uma dica que ela, que ela me deu, eu vou conseguir trazer aqui todos os dias mais 10 livros, para a, minha, para, para a nossa biblioteca eu ia dizer a minha, isto, isto é de todos <risos> uh, e até depois é, é de chegar a um ponto já não tenho mais livros depois vou procurar outros sítios para tentar enriquecer e, e quem quiser uh, ter, tiver algum material de trade ou qualquer coisa que, que fale comigo em, lá em privado e que ou me passe o material ou me diga ou me diga onde é que é a fonte para eu poder acrescentar mais coisas à nossa biblioteca que tragam, uh, tragam valor às pessoas hoje, uh, hoje, uh, já agora estamos a falar em livros. E antes de prosseguir com o título do, com o título do, portanto, da, é do título é da live, eu, eu quero aqui já aproveitar para, para mostrar os que nós acrescentamos hoje. Portanto, tem aqui o autor, não é? O Adriu Aziz PH é Trader Auto Trade for Living, <risos> Auto Trade for Living, portanto é um, é um guia para, para beginners. Eu só vou ver aqui os, os, os títulos muito rapidamente para não estar aqui a perder tempo, porque eu não sei quanto tempo é que eu vou precisar. E, e, eu, e, eu, e eu não queria estar, a, não queria passar mais do que uma hora, porque era, é, é sempre o tempo previsto uh, para, para as nossas lives. Mas já agora, por curiosidade, e vocês vão achar interessante. Também foi lá adicionado The Millionaire, portanto, The Millionaire Next Door. Só, só vou ler aqui os títulos. Quem quiser depois pode aceder a estes livros ou PDF lá completo. Enciclopédia do Chat Patterns. Uh, uh, uh, uh. Depois temos aqui Eat and Run. É pá, eu achei graça. Este livro chama-se Eat and Run, ele não tem aqui a capa disponível é o Ethan Run, eu achei graça porque Itan Run é o nome de uma música, Itan Run, eu não tenho aqui a capa, este é o Ethan Run, Epá, tem aqui conteúdo muito bom, quem quiser depois ler uh, depois tem aqui também Auto Day Trader. este já tinha mostrado, eu estou aqui a passar alguns, eu não sei se vou mostrar todos a grande probabilidade do trading e estratégias temos aqui Análise Técnica Masterclass, Muita atenção este é um grande livro eu tive já a oportunidade de ler aqui um bocadinho, foram 10, não tenho, não tenho hipótese de ver tudo, não é? Master da Financial markets para quem quer estudar, tem aqui grandes autores, tem aqui grandes autores, eu não, eu não, eu não, não estou a referir os autores, que era para a gente prosseguir aqui a nossa live. Uh, pá, não sei se já mostrei tudo que, o que... Eu, eu acho que não mostrei os 10 ainda. Pronto, olha, fica assim, fica assim só uma, uma pequena amostra dos livros que nós temos lá pronto são são 10 por dia não sei até quando mas são eu vou lá meter 10 todos os dias uh, e então agora vamos prosseguir agora sem mais demoras o que é que é o efeito de manada e foi de manada é, é portanto é em, em, em psicologia uh, vamos falar o que é que é o efeito de manada em psicologia o que é e como é que é usado portanto Uh, uh, se tu já passaste por uma situação em que agistes não por conta própria não por aquilo que tu pensaste, mas que foste guiado pela maioria porque houve uma notícia porque agora todos foram fazer qualquer coisa e têm todos um pensamento um, isso vai fazer com que haja um comportamento de efeito manada uh, portanto vamos entender agora neste vídeo uh, este conceito quais é que são as causas e as consequências aplicadas ao mercado cripto um, e além disso vamos falar também como podemos evitar e combater se bem que é uma coisa que epá, tem a ver com o mindset de cada um e não dá muito para combater isso só que eles mais têm assim mais não é que as pessoas sejam burras mas porque tiveram uma educação virada para este tipo de comportamento que é fazer como os outros e e às vezes fazer como os outros o que é que isso vai, vai, vai resultar é assim. Como a gente sabe, isto não se, isto, isto não se aplica só no mercado de cripto. Eu, eu, eu hoje vou dar um exemplo, um prático mesmo nos gráficos do efeito manada, vou mostrar a consequência do passado e estou a prever outra coisa que está a acontecer aí com uma moeda uh, e vou dar o um exemplo um desses dois. Portanto, nos gráficos eu vou mostrar também no fim desta mini-tese, que isto nem é... Nem, nem é nada, é só uma pequena amostra do que se pode falar sobre isto. Um, uh, e eu vou mostrar mesmo nos gráficos e vou dar um efeito do passado e da atualidade, porque vai acontecer sempre de novo e de novo e de novo. As pessoas têm tendência a seguir uh, pronto é aquele efeito. sabem Há um filme até, que é com os homens primitivos, e há lá um, um animal, que eu não sei se é um, opá, é um animal grande, parece um mamute, e ele vai correr direito ao precipício, que é o líder, não é? Daquela manada de, de, de animais, porque isto acontece uh, principalmente, é, é, portanto, é, não, não só com os humanos, mas também com os animais, daí que se chama manada, nós somos humanos. Uh, nunca seria manada se seria um, um, uma, uma coisa humana, não é? Portanto, quando falamos em manada, se, uh, se falarmos em humanos, estamos a falar nas massas, que é, as massas chegam a uma... Seguem um viés, não é? Uh, e nesse filme vê-se que o animal salta, salta ao precipício, portanto, que era o líder daquela manada, e todos os outros que estavam a segui-lo uh, caíram todos, caíram todos pelo, pelo, pelo precipício abaixo. Se vocês vierem aqui, se vocês vierem aqui ao, aqui ao YouTube, eu vou aqui partilhar, eu vou aqui, partilhar um, aqui a câmera mais um bocadinho outra vez isto é conforme aqui as, as necessidades, se vocês escreverem assim, efeito, olha, e, efeito do pensamento emanada. vocês vão ver, vou encontrar aqui muito material, vou encontrar aqui muito material mesmo na Wikipédia, olha, tem aqui a, a Wikipédia, olha que giro, uh, o termo que se refere originalmente ao comportamento animal por analogia, também se aplica ao comportamento humano em situações tais como ocorrência de uma bolha especulativa. Olha que giro, que interessante. E estão a falar precisamente no mercado. <risos> de, uh, neste caso, diz respeito ao comportamento de agentes económicos, é um contexto de informação assimétrica ou incerteza, quando uma grande parcela... Uh, pá, isto aqui já vai com palavras muito complicadas, mas pronto. Isto não é inventado, isto existe. E se vocês virem aqui, um, no no YouTube, olha na, na no Google, olha, vocês vão vou encontrar um, do efeito manada. Isto é para fugir, olha ali, <risos> fuja, fuja do efeito manada. <risos> por acaso, por acaso aqui não, olha. E então vocês já ouviram falar sobre o fórum do líder, não é? E depois esse líder está na beira do abismo e é isto que eu estou a falar. Isto, isto acontece também no mercado de cripto e ainda bem ainda bem porque tem que haver pessoas que percam para os outros que estudou mais um bocadinho ganharem uh, e vo se vocês forem procurar isto não é uma coisa que foi que foi que foi inventado agora isto é uma coisa que, que já existe Há um, uh, no reino animal uh, o mais forte uh, o mais forte vai numa direção e todos os outros cheguem só que o mais forte às vezes não é o mais inteligente isso acontece também com, a, com os seres humanos. Às vezes há um líder, há um guru, ou há alguém, ou mesmo até religioso, já vimos disso a acontecer é no passado, em líderes religiosos, em que depois as pessoas acabam todas mortas ou suicidaram-se. De uma forma geral, um, o comportamento do efeito de manada manada nunca tem, nunca tem uns bons resultados. E isto também se aplica no mercado de cripto. Continuando aqui... Um, o nosso... Eu, olha, isto é assim. Eu, todas as lives, eu hoje... Como eu me, me atrasei e fiz isto muito rápido, eu hoje nunca teria tido tempo de fazer uma preparação. Mas a minha sorte é que eu nunca faço uma preparação. Tudo o que eu falo aqui vem da minha cabeça. <risos> Acho que só uma vez é que me preparei. E eu uh, falo logo na altura. Eu gosto muito da espontaneidade. Gosto de... Sei que fazer uma preparação é completamente diferente. A gente ter um speech mas eu sou bad styles, é o meu estilo, é falar no momento, atitude, é o que eu me lembro. Às vezes há uma, há uma coisa negativa que é depois eu posso uh, esquecer de alguma coisa, depois quando a, uh, acaba a live, é pá, não falei deste ponto importante, <risos> mas também acontece. Hoje, isso foi uma vantagem, porque como estou habituado a não ter preparação nenhuma, não vai ser uma cena negativa. Continuando. Portanto, vamos entender então qual, qual é que é o conceito das causas e as consequências, Além disso, vamos falar também um, como evitar, não é? Uh, se bem que, como já disse, é difícil evitar. Epá, um grande abraço aqui ao João, uh, o João Facundo, um grande abraço aqui à Carla C. Obrigadão por, por aumentar é, a, nossa, a nossa biblioteca, o grande Ivo Guerreiro. Olha, o Ivo, <risos> o Ivo, eu, como eu tinha dito, eu disse ao oh, Ivo. Uh, como ele tinha dito, que já tinha ouvido falar sobre isto, o Ivo, que queres me acompanhar, nem é que seja 5 minutos na live, e ele mandou-me uma fotografia com a cara pintada e disse-me assim: pá, não posso, a minha filha pintou-me a cara. <risos> um grande abraço para ele, e <risos> então vamos aqui continuar. Isto é para vocês saberem o que é que se passa aqui por trás, <risos> diz tudo. Então, o comportamento de manada é uma expressão em relação a, a uma ação, em, digamos assim, uma fuga, digamos assim coletiva, de animais na mesma espécie, isto na natureza. E é uma forma de, de proteção, porque quando um segue para que, Olha, isto acontece também nos peixes, se vocês repararem os cardumes, quando vai um para um lado, vão todos atrás. As aves no céu, quando o que vai à frente vira, viram todos. Portanto, isto é um efeito que também acontece uh, nos seres humanos. Pá, isto é uma coisa gira, a gente às vezes devemos aprender com a... Com a, com, a, com, a, com a natureza. Quando aplicado aos seres humanos, que é o que nos interessa aqui, porque isto é um canal do National Geographic, uh, <coughs> isto é uma referência que se faz de indivíduos, as pessoas deixam de ser um indivíduo e começam a pensar uh, coletivamente. E então, as, as tomadas de influência de um líder, de um líder, portanto, vai, vai, vai, vai com frequência fazer que todas toda as pessoas depois, portanto, é as massas chegam naquela direção. A TV é muito boa nisso, a TV era como se fosse um líder e as pessoas que vêm a TV são as massas que vão -se seguir às vezes. Aquilo que vem atrás é, é da TV e, e, para quem não sabe, a TV é, um, é também um instrumento de, de gestão da opinião pública, diga-se aqui de passagem e então para fazer com que as massas cheguem na direção desejada das pessoas que estão neste poder implementado com com Fiat Scam, mas não vamos por aí, fica para outro vídeo. Continuando, essa, essa, essa, essa influência que é, é criada normalmente por um líder, ou a TV, ou wherever, com, com frequência as pessoas depois vão tomar decisões precipitadas, portanto nem sequer vão considerar os riscos e nos mercados é acontece igual. Ai, compra isto, isto agora é que está bom, ou isto agora é que é que vai cair, e depois aquilo ali, um pensamento em massa, há ali um pensamento em manada. E as pessoas então nem sequer pensam, porque a maioria está com aquele viés de confirmação, que é, olha, por exemplo, uma aluna. Ai, ah, eu estou muito a bum, estou muito a bum, foram todos atrás, pumba, caiu. E agora que o projeto tem uma nova oportunidade, as massas estão todos a dizer... Que ela vai cair, nem sequer pensam nas probabilidades. Isto é um exemplo do pensamento em massa. Primeiro erraram porque ela ia cair e disseram que estavam bullish. E agora que ela tem uma hipótese de subir, estão a, estão a dizer que ela, que ela cai. Portanto, vão ao contrário um, vão, vão, vão ao contrário a, de, é, é, é da tendência. A gente deve seguir é a tendência dos gráficos. A gente deve seguir a tendência dos gráficos e não a tendência das massas. Se possível, a ir noutra direção. Uh, uma coisa que acontece também muito, uh, por exemplo, a gente sabe o horário em que toda a gente vai às compras. Isto acontece aqui na Suíça. Eu sei mais ou menos o horário que as pessoas vão lá todas às compras. E então eu faço o quê? Eu vou noutro horário. Eu não tenho que ir à mesma hora que todos. E então o que é que acontece? Eu quando vou a conduzir, a minha faixa está toda livre, eu não tenho trânsito nenhum e do outro lado está uma fila de carros que nunca mais acaba. Se eu fosse seguir o pensamento em massa e fazer aquilo que os outros fazem, eu estava naquela fila. <risos> então a gente, como pensa um bocadinho mais à frente, a gente... Pronto, isto aplica-se em tudo, não é só ao trade, é à vida, a gente... Quando fugimos às massas, temos uma... uma... uma... uma... uma certas vantagens. Porque as massas, a gente diz assim, é pá, quando todo mundo diz a mesma coisa... Pá, mas isso é, não faz de uh, uma verdade, uma mentira. Não passa a ser verdade porque toda a gente faz assim. E quem sabe até a nível comercial e quem percebe um bocadinho de, de quem é empreendedor ou percebe alguma coisa sobre criar novas marcas e etc, sabe que o produto que vai ter sucesso é aquele que faz uma coisa diferente. É aquele que faz uma coisa que todos os outros não fazem. Ou seja, é um produto que se vai afastar daquilo que já existe. Portanto, é isso que é, é, é que tem é o produto que tem que tem que tem mais mais mais sucesso. Portanto, as causas são essas. Portanto, um, as pessoas, uh, é, em vez de pensarem por elas próprias uh, começam uh, a seguir o pensamento em massa, não medindo os riscos nem a, nem a, nem as consequências. Uh, e a tendência é que haja um consenso de, de de ideias sempre na mesma direção. Portanto, a existência de, de regras e, e padrões e códigos, ou seja pessoais ou morais ou o que for, influenciam muitas pessoas e grupos, não é? A agir ou pensar de maneira parecida e então acabam por ir todos na, na mesma direção. E ser diferente ou manifestar-se uma ideia no, no outro sentido também tende a gerar algum risco ou impacto negativo porque... Tu estás a ir contra a maioria das pessoas. Eu vou a favor da tendência, mas eu quando tenho uma ideia e sei que eu estou correto, eu não quero saber o que é que a massa, é, as massas dizem. Eu vou, eu, vou, eu vou dar aqui um exemplo também, por exemplo, eu em janeiro estava a prever uma queda até a EMA 200, que eu falei aí, aí é num canal co conhecido, isto, isto é janeiro. Na altura as pessoas criticaram -me e riram-se. E riram-se, ah, o Bad Styles está... É, está a biris, e agora choram, e agora choram, mas eles riram-se muito, riram-se muito na altura, e agora estão a chorar, portanto, eu estava a prever uma coisa e estava a avisar as pessoas, e, não, e a minha ideia não foi bem recebida, porque na altura todas as massas estavam sem capa, sem capa, sem capa, e afinal não era bem assim, não é? É assim, e então eu tive a coragem de dizer aquilo que os outros, ou já tinham visto, mas não queriam dizer, ou... Nem sequer tinham visto, portanto, eu estava a ir contra a tendência da maioria. Porque eu sigo a tendência dos gráficos, mas uh, eu não sigo a tendência do pensamento, eu não sigo modas, portanto, mas isto sou eu, cada um tem a sua maneira de ser. Ah, portanto, ah, ah, ah, ah, as pessoas que seguem a tendência da, ah, das massas, que fazem o efeito manada, a ah, pr primeira coisa elas sentem-se bem, portanto é, é, têm uma garantia de se sentirem seguros porque todo o grupo ou toda a comunidade ou toda a gente pensa daquela maneira e é daquela maneira que a pessoa se sente confortável porque a liderança dos membros, seja políticos ou, ou seja o que for ou seja daquilo que estivermos a falar mesmo no mercado de cripto como todos têm, têm aqui um viés que vai ser numa direção então todos se sentem confortáveis Há dá alguém que tenha um pensamento fora da fora daquilo que a maioria pensa, daí que se diz que a gente tem que pensar fora da caixa mas ninguém aplica disso, portanto o, quando se diz pensar fora da caixa, significa que dentro da caixa todos pensam igual e há um que sai fora e tem um pensamento diferente, isso às vezes a pessoa depois é odiada e etc. Uh, a segunda é, portanto, é o impedimento que a pessoa tem, porque depois há o risco ser punida ou agir ou pensar de forma diferente uh, porque querem as assegurar a imagem, não é? Por exemplo, agora eu digo, ai não sei o que, a moeda tal vai nesta direção. Há alguém que diga alguma coisa contrária, porque a maioria está tudo a dizer que é aquilo, não pode haver um gajo que diga outra coisa diferente, nem que as ideias dele a sejam, a sejam sustentadas. Portanto, a ideia é sempre seguir um líder e haverá sempre o um efeito manada, isso é bom porque tem que haver quem perca para outros ganharem. Hum, hum, portanto, as consequências disso é que hum, quando as pessoas as pensam em massa, uh, isso vai produzir pá, diferentes consequências, seja a nível pessoal ou a nível coletivo, uh, uh, nos mercados cripto pode levar a perdas, as pessoas às vezes nem, já nem fazem a análise deles ou até fizeram uma boa análise e viram que aquilo ia numa direção mas como a maioria dizia que ia noutra epá, se forem atrás das massas então isso é, pode ter um impacto né, é na conta de, é, de, das pessoas portanto a escolha a tomada a decisão sem análise cuidadosa portanto uh, vai sempre poder haver um risco superior ou uma probabilidade maior de ter um ter um ter um prejuízo um, acho que as consequências não param por aí não é hoje eu vou mostrar nos gráficos coisas que já aconteceram no passado e acontecem todos os dias mas vou só dar dois exemplos uh, com, com uma moeda já antiga que é anda aqui do, desde 2015 e uma que surgiu agora há pouco tempo uh, portanto para isto é para evitar é a gente tentar fazer sempre a, é a nossa própria análise Uh, para compreender uh, as coisas e agir em conformidade com aquilo que nós estamos a, a, a, a analisar, pá, de forma a, a prevenir perigos, de seguir um uh, pensamento em massa, que em psicologia chama-se o efeito de, de manada, que esse nome é inspirado nisso que acontece na é natureza, porque como já falei, os pássaros seguem todos, o líder vai numa direção, mas vão todos, os bois, os peixes, portanto, isso é uma coisa que acontece é, é, na, é na natureza com, com muita frequência. E, e isso, como eu já disse, é uma, é uma situação de perigo, porque a pessoa nem sequer pensa. Ela apenas chega é aqui, e acabou. No outro dia, olha, isto também tem a ver com o efeito de manada. Eu e o Ivo, ou alguém, estávamos lá a falar no grupo sobre xampons. E eu disse, olha, no xampon o meu avô morreu com 80 e tal anos e ele tinha o cabelo todo forte, forte. E porque a maioria mete shampoo na cabeça, aquilo são químicos. O, o ser humano não nasceu para lavar a cabeça com shampoo, Sim. mas como a maioria vê os anúncios muito bacanas, metem lá uma bacana, toda bacana, ou, ou o Cristiano Ronaldo e shampoo da marca A e da marca B, porque são químicos, man. prontos as pessoas depois têm queda de cabelo, ou o cabelo tá, cai mais um bocado, e eu disse: é pá, no shampoo, man, sabonete. Tipo, está a andar de moto, estás a ver. E houve outra pessoa que também disse, ah, eu também sou o Sabonete. Acho que foi o nosso amigo aí também da, lá da comunidade. Portanto, isto é o, efeito, é, o, é, o, é o efeito do pensamento em massa. Para, como todos pensam que aquilo é uma coisa boa, todos fazem, todos fazem igual, mas há aqueles que fazem as coisas de maneira diferente. Eu, toda a minha vida, hum, hum, pá, tentei sempre pá, ter... Não era ter ideias diferentes. Eu sempre tive ideias diferentes, eu nem sequer tentei, elas acontecem espontaneamente, mas também há aquela consequência, porque tu quando estás a falar uma coisa que a maioria pensa ao contrário, a pessoa depois é odiada e excluída, daí que eu, uh, para, para, para, para ter inimigos, é uma coisa muito fácil. <risos> e então queria só mostrar aqui mais uma coisa antes de passar aqui, ao, aqui aos gráficos, uh, queria estar aqui só mais uma coisa antes de passar aqui aos gráficos que está aqui na nossa aqui na nossa comunidade por acaso está lá na isto tem a ver eu vou sempre buscar este mindset porque ele porque ele tem ele tem aqui uma coisa que tem a ver com isto tem uma coisa que tem a ver com isto que eu estou aqui a falar portanto temos aqui já quatro secções e aqui nesta aqui padrões e outras coisas Portanto, a estar aqui nesta secção, a estar aqui nesta secção, tem a ver com aquilo que eu estou a falar. Isto é muito importante, porque não há ninguém a falar sobre, sobre a psicologia. E então aqui, o que eu venho falar é esta parte aqui do 2. Portanto, eu nem sequer estou a falar aqui no resto, isto não é nenhum curso de psicologia. Mas estou a falar aqui sobre isto, que é a massa, 2, massa. Que é as pessoas que seguem a multidão, os padrões e os ciclos definidos. Portanto, uh, uh, isto é uma coisa que acontece abundantemente. Quem quiser ter acesso a este documento é só ir lá à nossa, é à nossa biblioteca. Portanto, estamos a falar das pessoas que estão neste nível, estão no nível massa. E pronto, vamos aqui passar então aqui aos gráficos e vamos a mostrar isto aqui mesmo, mesmo nas velas. Ora bem, temos aqui o Trading View... Ora, vamos aqui partilhar a tela, vamos aqui partilhar a tela, eu vou meter aqui em grande e vamos ver aqui um exemplo, que eu não sei se será o melhor, mas, mas já agora, já agora, deixa lá ver aqui também outra coisa, outra coisa. Ora, queríamos estar aqui também, queríamos estar aqui também isto. Olha, vamos falar aqui sobre esta moeda, portanto, que é o ETC que começou a 3 de Agosto, de 2015 portanto, tem esta blockchain que depois fez o fork e continua o ethereum para um lado e, o, e a blockchain do, do ETC para outro quem quiser saber porque é que isto é, aconteceu pode ir lá ao coin, ao, ao coin 360 e puxar para baixo podem escrever uh, ethereum e puxam para baixo e v, v, vão ver lá a descrição lá na descrição o porquê deste deste fork portanto vamos falar aqui deste bocadinho aqui, deste bocadinho aqui... Aliás, vamos falar exatamente deste bocadinho aqui e aqui da moeda ETC em comparação à Luna de agora. Isto porque houve um fork também, não é? E então uh, uh, vamos falar aqui sobre isso. Ora, não, não por causa da moeda em si, vamos esquecer que é a Luna ou vamos esquecer que é o ETC, vamos só falar mesmo do, do, do efeito de manada. E vamos depois também falar... Vamos falar depois também sobre aqui a TA, vamos fazer aqui uma, uma TA ao dólar, ao total market cap, ao Ethereum e ao Bitcoin. Ora, vamos procurar aqui então o ETC, o ETC, o ETC. Ora, onde é que está o ETC? Ora, como este ano eu não comprei ETC, também subiu muito. Vamos ver aqui, ora, está aqui ETC, mas ele está aqui marcado em azul. Ora, etc. Vamos ver aqui no vamos ver aqui no semanal. É assim. Uh, vamos apagar aqui a vamos apagar aqui a idol. Vamos ficar aqui só com a com o gráfico. Então é assim. Todas as moedas quando começam, todas as moedas quando começam fazem isto, não é? A uma na dois. Agora começou uh, o efeito manada. Já está tudo a dizer que o projeto andam a fazer desenhos de uma... vídeos de uma... de uma ovelha, de uma ovelha que... Deixa-me a ver aqui uma coisa. Ok, ok, ok. Queria só virar aqui isto ao contrário, porque... Porque sim quando eu olho para aqui, <risos> tipo, já não estou a olhar para o lado contrário, estou a olhar para o gráfico. Então é assim, continuando, uh, a Luna está tipo assim, não é? Tipo, ela está, quem, quem é para isto vai dizer que isto, ah, isto é uma porcaria, isto não serve para nada, a manada está a seguir, o pensamento em massa é, isto é uma porcaria, isto não serve para nada, isto é um scam, neste caso é o ETC, não é? Não, Luna... Na Luna está... Onde é que está? Eu nem tenho aqui agora o... Coisa da Luna 2. Uh, mas tenho aqui o da Luna 1. Portanto, isto... Os projetos quando começam... Olha, nem é preciso falar da Luna. A gente pode ir buscar a, a Waves. A, a, até o próprio Bitcoin. Olha. Até o próprio Bitcoin. Portanto, ao início... Olha, isto, isto é Waves. Olha. Isto é mais um scam. Estão a ver? É, é sempre isto que acontece ao início. É o efeito de manada. Depois... Olha, o MTC, olha, vamos para o Bitcoin para ficar, para tornar as coisas mais interessantes. Vamos tornar as coisas mais... Olha, aqui nem sequer dá para ver. Isto já foi há tanto tempo que nem dá para ver aqui mas produtos. Olha, vamos fazer com o Bitcoin na mesma e vamos a mostrar aqui uma coisa muito interessante. Olha, o Bitcoin tinha subido aqui, o Bitcoin tinha subido aqui, portanto, tinha subido aqui isto tudo, não é? Uh lixando a cabeça aqui, eles diziam que é que não prestava, que não sei o quê e o quê, ele subiu no 913%, não é? E aqueles que, que eram unbelievers, tipo, é que não acreditavam nisto, ficaram todos muito contentes quando viram isto a cair. Porquê? Porque depois, logo a seguir, esta subida caiu 85%. E então, uh, aqui as pessoas ficam logo todas naquela, ah, isto é scam, isto não presta, isto acontece em todas as moedas. Vamos ver aqui, por exemplo... É pá, assim, ah, olha, o EPS. Isto é uma coisa ao calhas, olha. Está assim, não é? Vamos ver aqui, por exemplo, uh, o SC. O SC. Vamos ver aqui as pessoas nesta altura, nesta altura, que é quando ninguém acredita e dizem que o projeto é uma merda, que, olha, logo ao início elas todas fazem isto. Logo, logo ao início todas elas fazem isto. E por acaso, aluna, só para calar a boca, há é, muita gente... A Luna de ontem para hoje, portanto, a Luna 2, portanto é a moeda nova, subiu 85%. Já pode ter, ter, ter caído, mas ela fez 85%. E nenhuma moeda deu isso. Nenhuma moeda disse. Mas, mas as pessoas não veem isso. Só veem a queda. Só veem a queda. E, e, e nestas fases em que as moedas estão assim, não é? Uh, isto, isto, isto é para alertar as pessoas que não é por uma moeda estar assim, seja ela qual for, que ela depois no futuro não presta. Por exemplo, aqui no SC, na altura, ah isto é uma grande porcaria, isto é mais um scam, isto não serve para nada, e não sei o que, e o caraças. E as moedas depois uh, uh, seguiram, é o, é, o, é o caminho delas, não é? E hoje em dia oh, o SC, eu até vou pôr isto já aqui, não vamos ver isto agora aqui, já tudo é automático, senão isto nunca mais temos daqui. E acabam depois por, por, por subir e conseguirem se ingrar. É óbvio que isto não é em dois meses. Isto não é. Pois o deu o dinheiro aqui hoje e amanhã estás rico. Não, não, meu. Isto é assim. Tens que conseguir carregar as coisas mesmo até, até lá ao topo. Eu não estou a falar aqui das moedas. Tudo o que eu estou aqui a apresentar, estou a falar de uma forma geral, como é que as moedas começam. E as pessoas nesta fase aqui, o efeito em massa é dizer que ah, isto não presta, seja nada por projeto for. Ah, não vês? Isto está a cair. Isto está aqui não presta. E é aqui nestas quedas que as pessoas mais inteligentes entram. Portanto, estão a fazer o contrário do que a maioria faz. E até porque, até porque a grande maioria não ganha dinheiro no mercado. Se, todos ganham, se a grande maioria fosse inteligente e se a grande maioria fosse aqueles que tivessem assertividade naquilo que dizem, a grande maioria ganhava. E eu costumo dizer que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro neste mercado, mas a, a, mas a verdade é que poucos, poucos, conseguem ter a sensibilidade de ver certas coisas e ver as oportunidades quando elas existem. Mas não é seguir as massas, não é porque viram um vídeo no YouTube, não é porque o outro ou o A ou o B ou um que já é um um maximalista, tipo esse gajo, o Sailor, ou o Caraças, ah, porque ele peidou uma cena, foi lá tudo é gerar. é assim, caguem para as pessoas que façam sempre a, no... a vossa própria análise, é isso que eu costumo dizer, olha, quem comprou aqui, aonde diziam que isto é um ganda scam, isto não serve para nada, olha, esta moeda subiu 7.231%, estás a ver? Olha, quem comprou aqui, quem comprou aqui esta moeda que... Quando, e, há, e há outra coisa, quando, quando os projetos dizem que não prestam, quando os projetos dizem que é um ganda scam, foi o que aconteceu à ADA e a outras, aí é que está um bom preço. Quando todos dizem que não presta é a minha entrada, meu. <risos> Ou quando todos têm medo, é ali que eu entro, meu. É assim, até porque reparem numa coisa, aqueles que não arriscam, tomem muita atenção a isto, aqueles que não arriscam, trabalham para quem arriscou. Ponto. <risos> Contra factos facto de argumento, man. Se tu não arriscaste alguma coisa na vida, ou estás a trabalhar para aquele que arriscou. Isto, isto é mesmo assim, olha. Por exemplo, uh, quem comprou aqui, vamos fazer a cena dos mil paus, ou aliás, dos cem paus, que eu fiz no, no outro dia. Por exemplo, olha, quem entrou aqui quando o projeto não presta, portanto estou a falar aqui. Ah, isto é um ganas holográfico. olha o gráfico. Caiu ainda mais, isto agora é vai ao zero. E tu entravas ali, olha, com 0.00074. 74 e depois conseguiste sair, já não digo lá em cima, mas pronto, e conseguidos vender isto com. Ai não, pera, tem que fazer sem paus. sem paus a dividir por 0.000 74 é igual a moeda moedas, <risos> dá um supply de 135 moedas. E quem conseguiu vender uh, 5 cêntimos, olha para isto: 5 cêntimos, esta moeda não vale nada. <risos> e depois vais multiplicar vezes 0.054 cêntimos e tu ficares com 7 mil euros. Com 100 paus, fizeste 7 mil euros. Uma moeda que não vale nada. Segue as massas, tens um grande futuro. Olha. A Luna, a Uni, a Waves, a Algo, a Ada, qualquer uma delas, olha. Quando começam, aí olha, mestre, está tão. compreende-se porque é que ninguém acreditava nisto. Olha para isto, na altura, não é? Na altura, olha para isto, caiu isto tudo, isto nunca mais vai subir, isto é um scam, isto é uma grande cena. Tipo, eles uh, podem demorar a fazer os projetos, mas as pessoas já não compreendem que quando se programa em Song edit, ou seja, aqui um que for em Java, em, em linguagens de programação de blockchain, seja o, é o que estiverem a programar, aquilo tem que ser visto e revisto e revisto e visto, porque um é, E depois tem que ser posto em é uma testnet, a gente tem que compreender que as coisas levam tempo, aquilo não é como fazer um bolo, tu chegas ali junto às água, mas pum, já está um bolo feito. Aqui, olha, isto, nesta fase, isto não presta, isto é um scam e as massas todas dizem a mesma coisa, pensem a mesma coisa. Nesta parte aqui na internet estavam a correr um, gifs, a com palavras e coisas sobre a ADA, não é? E ela depois, olha, eu até vou desligar isto, que nem, nem, nem vale a pena ver isto a crescer, e ela depois é assim, uh, demora ou não não demora, portanto, quem comprou aqui uh, um cêntimo, quem comprou aqui a um cêntimo e esta moeda subiu até... Subiu até, portanto, esqueçam a ah, eu não estou a falar aqui, eu não, eu não quero falar sobre o nome dos projetos, é, estamos aqui a falar do efeito emanada, ID tanto e quem conseguiu vender aqui, pá, uma pessoa, olha, eu só faço a 100 paus, porque se eu metesse mil paus, a pessoa já não ia trabalhar mais o resto da vida, 0.100 paus a dividir por 0.1 cêntimo Uh, é igual, deu mil pois também 1000 uh, vezes uh, 2,58, 2,58 com 100 paus tinham feito 2,580 paus. Imaginem se tivessem apostado 1000, isto era a boia da guita. Uh, isto acontece com, com os projetos todos. Olha, acaba, acaba, todos estes projetos quando começam é logo assim. Aí olha para isto, caiu caiu tudo, isto já não se vai levantar, as massas todas começam a fazer gifs sobre a cava, que é um ganda scam, olha, olha ali, shitcoiner, devias era perder a tua guita toda, compraste essa porcaria, shitcoiner, e, e as pessoas ficam, estás a ver, olha, quem comprou isto daqui a este preço, esta não foi ao espaço, mas fizerem as contas sempre por baixo com 100 paus, vão ver quanto é que tinham ganho ainda hoje. Continuando aqui, olha, por exemplo, Olha, vamos ver a link, vamos ver a link ou a dot, a link ou a dot no gráfico, só para acabar aqui e prosseguir com, com, com a análise. Uh, ah, eu queria dar ali um exemplo do... do ah, é assim, o ETC, eu, eu, eu já mostrei que isso aconteceu. Isto acontece a é, todos. Logo ao início tem uma grande queda, depois fica o pump, logo no início há aqueles que entram porque é nova e metem alguma ordem de venda, saem, cortem o pump e depois cagam é, para o projeto, não é? Uh, mas depois há, com a continuação do tempo aquilo pode ter continuação de subir. Olha, por exemplo, na Ocean, a Ocean não é? Chegou aqui, ah, isto é um grande scam isto não presta. E ainda subiu aqui um herói 15, não é? Um herói 15, e agora caiu. Olha para isto, isto é um scam, é para shitcoin shitcoin e depois é estas moedas, portanto, isto são moedas relativamente novas em relação, por exemplo. Nenhuma moeda tem o tamanho do Bitcoin. Eu gostava de ver todos estes projetos que estão aqui com, na mesma idade, portanto, com 10 anos de histórico, para a gente ver até onde é que eles iam chegar, não é? É óbvio que não vão chegar tão longe como, a, como, ao, como ao Bitcoin, como é óbvio, não estamos aqui a comparar o, o Bitcoin com nada, porque nem sequer há a comparação, como é óbvio, mas a nível de tempo, a nível de tempo uh, eu gostava de ver o histórico que o BTC tem a nível de quantos anos tem em cima destas moedas, portanto, como é que estará a Ocean daqui a 10 anos? Como é que estará a, a Waves daqui a 10 anos? Como é que estará a Dot daqui a 10 anos? Como é que estará a Link daqui a 10 anos, né é? Isso é que é interessante, olha, por exemplo aqui, a Link caiu isto tudo logo ao início, epá, que porra, meu... Ai, oh, my God... Portanto, olha, vamos ver, eu nem vou cortar isto, quando caiu o ET ETT aqui, olha, eu corto mesmo que é para dar a ideia real, porque na altura estava assim. Que olhava para isto, é, não vamos lá, quando subiu, deu um ganda pump, chegou-me aos 45, caiu. Isto diz-me logo que é mais ou menos o um novo futuro histórico, porque tenho uh, experiência no mercado. e Eu quando digo experiência, não é que ando aqui a ver passar navios há não sei quantos anos, não. Eu ando aqui atento, eu, eu ando aqui atento. E vejo certos padrões de coisas que acontecem, e com a experiência do hoje ou amanhã, tenho uma sensibilidade diferente para as coisas, daí que venho falar e alertar, porque hoje uh, uh, uh, uh, portanto é agora, nesta altura, estamos com grandes oportunidades eu até fiz um vídeo sobre, uh, temos uma oportunidade agora temos uma janela de oportunidade em todo o mercado, que já não existe há dois anos, há dois anos e já fiz um vídeo sobre isso em que as pessoas não têm sensibilidade nenhuma aqui, aqui andam a fazer aqui da DOT, andam a fazer aqui nesta altura, portanto em outubro de 2020. Ah, isto é mais um scam, shitcoiner do caraças, isto, isto devia cair e não sei o quê. E depois a DOT, uh, uh, é, a DOT depois seguiu é a viagem dela para cima, quem comprou ali vendeu ali, não é? Já não digo neste topo, mas neste, já ganhou uma guita do caraças, portanto, porque quem não seguiu, a maioria, não é? Daí que as pessoas em massa não ficam ricas, em massa ficam é pobres, porque nunca têm uma sensibilidade para as coisas. Porque se eles em massa decidissem que isto aqui era muito bom para ir, portanto, neste caminho, até lá acima, muitos aqui nem sequer é começam. Muitos aqui nem sequer é começam. Muito poucos, muito poucos começam aqui, muito co poucos compram aqui e muito poucos chegam lá em cima, porque pelo caminho perdem-se todos. E aqui que é onde nós estamos agora, temos que ajeitar agora aqui a, a trend line de novo, não é? E quem comprar aqui, quem comprar aqui, que isto é um exemplo, eu não estou a aconselhar a DOT, não estou aqui para aconselhar nada, nada. Tem que vocês pensar por vocês próprios. Um grande abraço aí ao Argo91, ao Rui Pedrosa. Este conteúdo é muito importante e pode fazer a diferença entre. Entre, entre ter, uh, ter uma uh, apá, ter a sensibilidade de ter uma oportunidade ou não, vamos ver aqui e como é que e como sabes os fundos e os topos, não sabes man. não sabes, usas a FIBO e dás o, é o teu melhor ninguém sabe, tu podes ter uma, uma ideia, podes ver e qualquer coisa a gente fala nisso no outro vídeo uh, como é que, aí. Isso, é que dá, isso, isso é que dá dinheiro boa noite de cavalheiros, boas comportamento de massa, olha eu Ivo aqui a partilhar o seu conhecimento, ele estudou sobre isso, o comportamento de massa, temos diversos exemplos durante o Covid, olha, por exemplo, por exemplo, e as pessoas todas faziam as mesmas coisas, não é? Mas uma coisa é a lei, é? ser obrigatório, eu por acaso eu tentei fazer, pá, estar dentro da de, lei, é? mas fazer as coisas é a é minha maneira dentro do possível, não é? Vamos ver aqui, olha, por causa desse tipo de comportamento, porque é que as massas não enriquecem é pá, porque seguem-se todos uns aos outros, e o que eu, eu costumo dizer, porque as pessoas costumam dizer assim, ah, mas toda a gente faz é porque não, man, a maioria está errada, a maioria não está correta. Eu até falei aí num vídeo uma vez, eu tinha saído da academia do Ivan Ontec, ele é muito bom, é um grande programador. Epá, eu sei que ele é, não entendo português, mas um grande abraço para ele, e ele é muito bom pro programador, mas de análise técnica ele não percebe, percebe tanto como os outros. E ele, uh, houve uma vez, eu tinha 2,30 Bitcoin, o Bitcoin estava a não lembro se era 3K ou 6K ou 8K, era uma coisa assim. Era entre os 3 e os 8. E toda a gente, eu estava comprado, aquilo tinha subido como caraças, e eu, no meu gráfico, não é? já depois de alguns cursos e alguns estudo, ainda não sabia o que saiu hoje, eu já tinha a sensibilidade para ver que aquilo havia ali uma grande probabilidade de cair. Mas toda a gente, toda a gente, toda a gente estava. Ah, isto agora vai aos 12k. Pá. Agora vai, disse assim. É pá, eu disse assim à, à minha sócia, né, Pia Man? Isto vai cair, man. O melhor é eu vender isto. E eu vendi 2,30 BTCs. E aquela merda caiu, meu. E eu fui contra as massas. Eu levantei-me desta cadeira, andei aqui ao chal, dizia, Porque eu não segui as massas, eu ganhei dinheiro, consegui comprar mais abaixo e aumentei o meu número de bitcoins na altura. E eu não segui as massas nesse foi a, foi a primeira vez que, nessa altura, depois de estudar, eu comecei a cagar, para aquilo é um que os outros dizem. Eu faço a minha análise e tenho, pá, uh, tenho a minha sensibilidade de ver as coisas como elas são. Sigo, aqui é um que o gráfico sugere, não é? E avalio as probabilidades. Não vou atrás de... Mas gosto de ver, gosto de ver já. Depois de ter a minha ideia definida, gosto de ir ao YouTube ver... Como é que está sendo a cena psicológica das pessoas? Porque se estiver ao contrário da minha, para mim é um viés de confirmação em como eu estou a ir bem. Epá, isto acontece em todas as moedas. Mais uma vez estamos aqui na trendline, preços top Xuxa. Por exemplo, aqui a Luna. <risos> isto aqui a gente não sabe se levanta, mas é assim, eu tenho fé que sim, mas o projeto da, da Luna 2. Eu nem sequer tenho aqui agora o gráfico. Eu por acaso hoje abri aqui e devia ter aqui porque eu estive a ver. Mas tive que ir a um gráfico que é do Kraken, porque aqui é no TradingView. A última vez que eu vi ainda não estava, ainda não estava uh, disponível. Aqui uh, temos aqui uh, uma nova, isto ah, é link, uma nova trendline. Eu vou aqui desligar isto, aqui uh, não está passada agora eu vou aqui passar aqui uma linha não é? as moedas todas, uh, mais ou menos estão todas a fazer isto, estão todas em cima da trendline, eu até mostrei um gráfico sobre isto, pá, isto é muito importante isto é muito importante e só por causa disso eu vou aqui perder 30 segundos para mostrar, que isto vai beneficiar pessoas que estão a ver isto só para mostrar aqui na nossa biblioteca este documento está disponível aqui na pasta Bad Styles e padrões e muito mais e há aqui um gráfico que eu a mostro às pessoas quando começo a falar sobre os meus amigos. Por exemplo, eu agora conheci uma pessoa há pouco tempo, se ela estiver interessada sobre cripto, isto é a primeira coisa que eu lhe mostro, porque eu costumo dizer que isto é o mapa, é o, é o GPS de, é o GPS das cripto. Isto é, uma, é tipo o um mapa dos ciclos. Epá, não me digas que não está aqui e de sem querer enfim em outra pasta. Já uh, me ver, está aqui, está aqui, olha, é logo o primeiro. Isto está aqui, é o que acontece sempre, sempre. Isto, isto é um ciclo, não é? A gente viemos aqui de baixo, que é quando, isto não presta, isto é scam, isto é stout phase, ou seja, ainda não é óbvio que aquilo pode vir a ser, seja de moeda for, que aquilo pode, pode vir a ser uma, uma grande oportunidade. E depois tem aqui várias fases, não é? Em que entram os investidores, etc., eu não vou agora descrever isto tudo, já o fiz noutros vídeos, mas isto para dizer o quê? Aqui as coisas estão a perder a trendline, portanto, até a, a trendline está aqui, não é? Trendline passa aqui. Nós estamos nesta fase em que muitos ativos perderam a trendline e as pessoas ficam despair. Ai meu Deus, e agora? E eles estão a voltar ao a return to mean, portanto, estão a voltar aqui ao início de um novo ciclo e é aqui nesta parte que esta é a oportunidade que nós temos porque normalmente este ciclo às vezes demora dois anos, mais ou menos uh, há umas que demora há umas que parece que estão independentes do market cap, outras, umas que parece que têm vida própria, tipo no outro dia caiu tudo não sei quanto e havia uma que estava a subir meio daí que mesmo numa bull run, há uma que se destaca mais numa, num beer Marca há outra que destaca portanto há sempre uma que sai fora da fora da box, Mas, numa regra geral, é isto que acontece em todos os mercados. Daí que a oportunidade está aqui à espreita de novo e a gente, vamos depois voltar a fazer este ciclo, nunca mais vão apanhar preços tão cedo como aqueles que nós temos agora. Até porque, quando a gente voltarmos aqui às novas trends lá, agora imagina, o mercado sobe, volta a cair e volta a ter preços xuxa, preços bons. Mas já não vão ser iguais aos de hoje. Já vão ser um bocado mais... Uh, mais, mais altos mais altos, daí que isto é uma é uma oportunidade que as pessoas é, é, não é deviam perder portanto nós estamos aqui na, na, na trendline e que como viram ali, ainda dá bocado, eu, eu, eu tive que ajustar a trendline da, da DOT porque ela estava já saiu, portanto estamos aqui a começar quase numa nossa uh, nova fase só faltava mesmo aqui a ver que uma capitulação que o BTC decidisse fazer o mesmo, portanto já não falta muito, ele já esteve aqui, vamos ver se ele a certa altura irá aqui é à, à AMA ou à, ou à Trendline, mas já vamos falar sobre isso. Uh, de uma forma geral, nós estamos agora numa altura do mercado que há uma grande oportunidade e nem toda a gente tem a sensibilidade para poder ver isso, porque estamos com preços em que as pessoas estão desacreditadas, o meu próprio sal também está para 50% abaixo, as pessoas estão... Prontos, muitas esperam e vendem no vermelho, aí que essas pessoas que vendem a perder, quem comprar agora, esse dinheiro vai passar para, para as mãos dos outros quando chegarem ao topo. E então aqui, vamos falar então aqui, já mostrei o, o ETC, pai eu não posso falar agora sobre a, a Luna 2 porque não tenho aqui o gráfico, mas basicamente é assim. No ETC houve um, houve um forte, não é? Portanto, eu, eu vou aqui mostrar a foto, houve aqui um. Houve aqui um. Houve aqui um fork e na altura esta moeda esta moeda passou a ser, portanto, como, como, como isto seguiu com o esta moeda aqui deixou de ser tão apetecida. Ah, isto agora já não vai crescer, que é o que está a acontecer à luna, que chama-se LUNC, chama-se LUNC, no entanto, no Kraken, a luna continua a ser a luna e a nova passou a ser a luna 2. Neste caso, foi até 3 de agosto de 2015 mais ou menos nesta data uh, o ETC nasceu fez aqui esta blockchain toda e a 25 de julho nasceu aqui o, o Ethereum uh, por causa de um, é, de um fork e isto só para dizer o quê Para dizer que a continuação desta chain as pessoas ficaram tipo, epá, tipo deixaram de ser deixaram de acreditar que é o que está a acontecer com a MUNA agora portanto a MUNA antiga as pessoas agora estão naquela: ah, isto é uma grande porcaria, é, é, isto é mais um scam não sei o quê, pronto, este, este é o efeito de pensamento em manada, não é? Pá, as pessoas são livres de pensar, E eu respeito a manada, <risos> mas tenho que pensar fora da manada, meu, porque o, quando, quando o boom market voltar a subir, quando o boom market voltar a subir, então aí vamos voltar a falar sobre isto para a gente ver. Olha, eu lá atrás falei sobre isto. E aconteceu isto, como vem, pronto, na altura agora, agora não está disponível no futuro, não é? Mas na altura nós havemos de falar, cá estamos depois para mostrar quem é que teve sensibilidade de ver uma oportunidade, ou quem seguiu as massas, porque fazem agora um gifo muito agir de uma ovelha, um puto, puxa a ovelha do lado do buraco, e a ovelha pimba lá dentro outra vez, pá, aquilo é engraçado, estás a ver? Aquilo e os gajos estão a usar assim esse tipo de gif, pá, eu até acho engraçado, mas aqui assim é engraçado opa, a cena, não é? Ai é, não sei o que é, isto é a luna 2, que é o gajo puxar a ovelha, a ovelha pumba lá de novo. É pá, aquilo é engraçado, pá, é no ponto de vista de palhaçada, porque a nível de mercado não é assim que funciona. Aquela ovelha pode, pode não, vai sair do buraco depois e há de, e há de seguir, aí a vida dela, porque ela não vai ficar lá no buraco, é a vida toda, não é? Ela há de sair, depois come, caga, dorme, faz a vida dela. E aqui é igual, man, tipo, os projetos estão assim em baixo, ah, isto não presta, e depois singram. Aqui em relação ao, ao, ao ETC, que, que aconteceu aquele fork, o Ethereum seguiu viagem e o ETC ficou no chain não é? E aconteceu, como eu já mostrei aqui, fiz a conta, aliás, eu acho que nesta não fiz, eu acho que nesta não fiz, mostrei, mas acho que não fiz, não fiz. E esta moeda eu comprei muito, não sei se foi em dezembro de 2018 a 45 euros. Isto assim de cabeça. Uh, era 45 euros, não era? Que nós comprávamos mais a miúda nas máquinas. Uh, onde é que está aqui o ETC? Ah, tem que estar aqui fora do meu coiso porque, porque eu não comprei este ano. Não comprei este ano, acho eu. Onde é que está aqui? Ah, está aqui o ETC, mas estava ali marcado. Só que ele, ele, ele não desceu aqui um ainda que eu estou a ver, pode ser que agora quando o mercado cair, se ele for aqui, à tá a trendline, olha, esta moeda, esta moeda, que era uma grande porcaria, porque agora o IT e o é que é bom, olha, esta moeda não foi a trendline, man. a link, que é um grande projeto, com grandes fundamentos, já perdeu a trendline umas 5 vezes, e quem faz trade sabe, ou quem faz análise, sabe que isto é verdade, esta moeda... Muitos pensam que é uma grande porcaria que não faz nada. É assim. Ela até pode não fazer nada ou ter muito poucas ou nenhuma aplicação. Uh, a verdade é que ela aguentou se não foi ao... É trend trendline. E como o próprio nome diz, é o Ethereum clássico, não é? Portanto, ela, ela num beer market deveria vir aqui. É a à, é à trendline. Tal como aos outros que eu já tinha mostrado aqui. Mas acho é que não fiz a conta. Isto uh, depois... do um, Uh, o fork foi, foi quando? Deixa-me ver aqui. Fork foi 25 de julho. Não, 25 de julho de 2016. Deixam-me identificar isto aqui já agora. Só por curiosidade. 25 de julho de 2016. 25 de julho de 2016. Olha, foi mesmo aqui. Foi, foi mesmo aqui perto. Olha, outubro. Fónix, não, não, pá, não pode, meu, aquilo ainda teve, deixa-me olhar bem para isto. Ah, começou em três, de... pois é assim, o, o coice foi em 25 de julho de 2016, 25 de julho, 25 de julho de 2016, portanto, 25 de julho, eu vou aqui já pôr a ferramenta, senão depois tenho que, ora, vamos aqui pôr isto maior, ora... 25 de julho de 2016 caraças man isto aqui é uma coisa olha fiz isso só tem histórico aqui só tem histórico aqui man pronto continuando nesta altura nesta altura isto isto não prestava que é, que é, que é o que está a acontecer alguma não é não prestava e que era uma grande merda e tava assim olha ficou assim chamar de tirar isto aqui mas isto também não é relevante isto aqui também não é relevante vamos pôr aqui aí. aqui no aqui no aqui no coin 360 se formos pôr aqui o ethereum Ethereum. já agora gostava de ver para mostrar uh, vamos pôr aqui em português para quem... Isto, isto até para, para, para facilitar. Ora, vamos ver aqui. Uh, uh, uh, uh. Está aqui. O Itilio está quase sempre nas notícias devido à sua popularidade o generalizado, no entanto, olhando para trás em sua história, um dos eventos mais importantes foi o hack do DAO em 2016. Uh, uh, uh, uh, uh. O Ethereum ET que conhecemos hoje é a versão bifurcada que restaurou o estado EC do blockchain para que os investidores do DAO não perdessem os seus fundos. A cadeia que continuou à frente, apesar dos ECs, se tornou o Ethereum clássico com o token ativo ETC. ETC. E se a gente voltarmos aqui e virmos o histórico máximo do, virmos aqui o histórico máximo do Ethereum, temos aqui 11 de agosto de 2015 cá se confere 11 de agosto de 2015 é isto, ao contrário aqui man. mas não interessa que interessa é isto, olha uh, isto está aqui deixa-me lá pôr aqui Epá, onde é que está aqui a porra do do coisa então é assim, nesta altura aqui as pessoas estavam todas em believer porque quando há um fork, é, acontece isto as pessoas ficam todas, olha por exemplo, na, na, na, aqui a matic isto é um exemplo uh, tem que ver aqui melhor isto meu aqui começa ah está certo está certo está certo é o, é o Ethereum é tem, eu estava a ver é o ETC portanto 15 de, é mais ou menos 15 de agosto de 2015 portanto aqui o histórico do Ethereum 15 de agosto 11 de agosto de 2015 e se a gente for nos ver aqui o ETC vamos ver aqui o ETC vamos ver o histórico todo dele Vamos ver aqui, aqui, aqui, já agora, por uma questão de curiosidade, não é? Porque um gajo não sabe as datas das moedas, meu. Isto não faz parte de. Isto um gajo quer analisar. Agora, a que dia é que começou a link? Eu sei que estive desde o início com a linkzinha. Agora a data, olha. Aqui o ETC, portanto, estamos a falar aqui. Aliás, aqui é, é o Ethereum. Aqui é o Ethereum. Se carregarmos aqui no máximo histórico, em tudo, está aqui a começar no dia. 25 de julho 25 de julho de 2016 25 de julho de 2016 portanto, está certo e e Ethereum está certo portanto, aqui o máximo histórico está 25 de julho 25 de julho de 2016 ah, está a tapar a fotografia, porra <risos> não se vê a data eu vou, vou puxar para cima assim já se vê aqui uh, eu vou pôr aqui em cima eu não estava a mostrar, portanto tem aqui aparece uh, aqui nesta zona quando eu encosto aqui no histórico máximo dia 25 de julho de e 2016 isto aparece mais ou menos 20, 29 de julho mais ou menos 2016 que é o que está aqui, 25 de julho de 2016, portanto foi aqui o, o fork que é onde começa a cadeia do, do Ethereum, está a ver que está tá a fazer isto mal, por causa destas merdas é que às vezes depois há, há guerras com pessoas chamam gajo ignorante e porque elas pensam que todos são ignorantes é por isso é que vendem uh, NFTs para entrarem dentro de um grupo vamos ver aqui, olha, o ETC oh, caraças, isto, é, isto, é, isto é que foi o erro ETC ETC, Ethereum Clássico a ver se isto carrega porra, man Ethereum, ETC já agora é para a gente ver o que é que acontece nos forks eu queria meter a mesma data no gráfico meu. E tire um clássico. Isto deve estar a carregar, mas não está a carregar mesmo. Vamos abrir aqui de novo a página. Isto por alguma razão não está. Por alguma razão não está a carregar. ETC, tire um Clássico, ok, já está. Agora carregamos aqui. Portanto, e tire um Clássico, ETC. Vamos carregar aqui em tudo, all. E vamos pôr aqui em cima aqui o histórico máximo, portanto, aqui tem uh, não sei quantos de julho 2016 ah eles estão a pôr a mesma data não estão a considerar tudo 2016 já, já. e mas pronto, quando há estes forques depois é, acontece isto, as pessoas ficam uh, ficam epá, nem vale a pena estarem lá de novo as pessoas ficam tipo, perdem a fé e porque há um forque o que fica para, para trás já não presta, não é? Por exemplo, o, o Bitcoin já, já fez forks e as moedas depois cá que, ah, que não prestam e não sei quê, que não têm aplicações ou que não e os forks muito ou pouco uh, os projetos andam aí na mesma, não é? E aqui é, é, é igual, e as pessoas perdem muito, perdem muito nestas oportunidades. Olha aqui, por exemplo, no caso da Matic. Aqui nesta fase, ou principal nesta, que ela ainda caiu muito mais do que logo ao início, não é? Quem olha para isto, man, isto aqui vai ao zero, meu. Isto aqui está uma grande bosta. E, mas tem uns preços que, né, no histórico todo, nunca teve. Isto é o preço mais baixo que ela já teve. A gente pode ver aqui várias. Temos aqui o... o olha, olha lá para isto. Quem é que vai acreditar nisto? Isto, isto caiu tudo, não é? Olha, temos aqui outras. Olha, está tudo está tudo assim, isto, isto não é uma característica da luna, isto é uma característica de todas, está tá, tá tudo assim, tudo em baixo, tudo e as pessoas, ah, e aquilo é scam, aquilo não presta há aí um, há, há aí um gif que vê se um gajo que tem um ténis tem os dois ténis e há um ténis que tem os dedos de fora e então eles meteram a luna que era a, luna que, que era a antiga via-se uns sapatos com dois dedos de fora, né? portanto é do pé e depois vê-se um gajo com um spray a pintar os dedos e diz lá, Luna 2.0. Aquilo mete graça, estás a ver? Aquilo mete graça. Porque a comunidade, é para o que eu gosto da comunidade, é assim. Sentem tem pensamento em massa, pensam coisas erradas, mas são engraçados esses memes. Eu, eu próprio tenho luna e tenho a luna dois pontos pai não pode, ter que admitir que aquilo é mesmo engraçado fazem menos, para é uma comunidade que é muito rápida qualquer coisa fazem mais a menos aquilo é muito engraçado só que não aproveitam as oportunidades e então agora que os projetos estão a mesma preço top xuxa ai, aquilo é um scam, aquilo não presta eu não estou a falar do mundo, estou a falar de tudo olha lá para isto, a orca, a rei o XTZ o <risos> toda a cena está assim e depois, quando isto começar a subir, vão, vão é começar a ver vídeos, a moeda A está a subir, isto é uma grande oportunidade. Vem outro, um youtuber, ah, a moeda B, isto agora está ah, de eu não sei quanto. Depois, agora dizem tudo, não presta, que é uma grande porcaria. Quando começarem a ouvir notícias da moeda A, o B, o C ou o D, quando já subiu, quando as pessoas tiveram sensibilidade agora de comprar, já estão a, a, a, a carregar... Mais tarde, quando estiver no verde, tanto não é no vermelho que eles compram, será no verde, que sempre, não é? E é isso que faz subir os preços. Uh, depois é que vão ter a sensibilidade, porque depois as massas, em vez de comprarem agora, agora é a altura que todos têm medo e ninguém acredita, as massas depois vão entrar com o efeito de manada, com o pensamento de manada. ai ah, agora? É o um não sei o quê, só que quando é notícia, quando é notícia que é aqui nesta fase que é aqui nesta fase que eu tinha mostrado. Que isto é muito importante, senão eu não, não ia aqui perder tempo com isto. Eu tento passar aqui o um que eu sei que é aquilo um que é mais importante e que vos pode ajudar. Aqui nesta fase, vamos por aqui, por, por acaso é a primeira foto logo. Uh, aqui nesta fase que vocês veem aqui, olha. Media Attention. Media Attention. Que é, quando tem a atenção dos mídias, portanto, o YouTube, a televisão, o YouTube e o caraças... Quando chega a esta fase, isto já veio daqui, mano, já vem tarde, já perdeste o comboio. Esta é a fase do arrependimento. Aqui é a fase que não vem aqui escrito, porque é onde a mídia já vai dar mais atenção àquelas que conseguiram se destacar mais do que às outras. Então será que nesta fase que o pensamento em é massa, o pensamento em é manada, vai entrar por aqui mesmo à, à bull market, mesmo à touro, não é? E então vai fazer aqui esta subida. Mas quem entra aqui na stealth phase é o smart money, man. É as pessoas que pensam fora da box, É as pessoas que não estão no pensamento emanado. Portanto, é assim, deixem de seguir os vossos ideais. Vocês nasceram com um cérebro, não precisam. Vos, todos nós somos indivíduos. Indivíduos sozinhos. Nascemos ao mundo sozinhos. Nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Portanto, ninguém nos vai acompanhar. Não, não, só se for um gêmeo. <risos> Só se podes nascer com um gêmeo, mesmo assim nasce sozinho, porque nasce um primeiro e o outro depois, não é? Uh, portanto, é pá, sigam a vossa cabeça, sigam aquilo que vocês pensam, sigam, olhem para isto e façam aquilo que vocês acharem que é o mais correto, não é o que eu estou a dizer. Se isto fizer sentido, é pá, apliquem. Se virem que não faz sentido nenhum, então não like e somos amigos na mesma. Aqui é o Smart Money Man. A gente estamos aqui nesta fase e as pessoas só vão abrir o olho quando começar a ser aqui notícia. E depois aqui vai haver o um entusiasmo. E aqui vai entrar o público. E ali vai ser a ganância. E ali é a delusion E depois o New Paradigma. Pronto. Eu, eu um dia expliquei isto de novo. Eu, eu já expliquei. Uh, só quando começar depois a Mania Phase, aí é que já vão se calhar. Depois... Aqueles que dizem mal da Luna, se calhar já vão comprar a Luna. Não quer estar a falar em preços, pá, porque eu não sei o futuro, mas vou comprar, meu. Quem está a dizer mal agora, vai comprar, meu. <risos> Ainda há cá a virar uma <risos> Ainda há de vir cá uma nozinha. Pronto, é assim, já falei um bocadinho sobre o pensamento emanado. Isto é uma coisa que não fui eu que inventei. É um termo usado em psicologia. Devido aos animais, como eu já disse, e quem não estava aqui na live logo ao início, que é... Os pássaros andam, tipo, seguem um líder. Os peixes em cardume, o que vai à frente, todos seguem. Uh, isto acontece com os bois, acontece com vários animais na natureza. E nós, humanos, fazemos parte da natureza. Somos animais irracionais. <risos> irracionais! Não somos racionais. Pronto, se é ao contrário. Mas era só para reinar. Uh, há aqui uma cena muito importante que eu também queria. Olha, eu vou-vos avisar hoje, estamos a, dia, estamos a dia 29 do 5, o Bad Styles passou aqui de moto carregadinho, <risos> e a gente depois vemos lá pelo caminho, aos Unbelievers, é pá, um grande abraço a todos, pensem, eu vou continuar aqui a fazer análise, eu só quero mandar um beijinho e um abraço a todos aqueles que pensam... E acreditam que estes projetos não valem nada porque fizeram com que o preço ficasse mesmo bom para eu comprar. É pá, muito obrigada man. Muito obrigada Continuem a pensar em massa. <risos> que a nossa comunidade agradece. E a gente vamos carregar os chaquinhos é, até ao topo juntos. <risos> eu ando sempre aqui a post... E pá, já andam aqui a usar isto como deve ser. Olha, já agora. Olha. Uh, uh, uh, uh. Deixa-me a ver aqui só uma coisinha que eu queria mostrar muito rápido. Isto é muito importante e vamos seguir já aqui para a análise técnica. Olha, é assim, uh, estamos juntos até ao top, man. <risos> vamos carregar os chequinhos até lá acima. pronto Passando aqui então para a análise técnica, vamos ver aqui, uh, vamos ver aqui. Uh, ah, muito homo sapiens sapiens irracional nem sequer congita. <risos> e ah, menos a gente dizemos que somos racionais. Deve ser por orgulho, não sei. Eu penso que não, eu penso que não. Eu gosto de pensar em mim como uma pessoa educada, mas no sentido selvagem, no sentido que sou livre, free spirit e tenho um pensamento fora da massa, estás a ver? Agora, cada um... Mas a gente aprende que somos racionais. A gente aprende que sim, sim, somos racionais, porque é que o mundo está bom, o clima está bom, não, não, não, não, não há guerras, não há fome. Somos racionais, mesmo somos racionais. Continuando, pronto, acabou aqui o tema do do follow the leader. Olha, já agora, em um álbum de corno, follow the leader, o líder está lá na ponta do, do precipício com aquele uh, desenho que se faz assim no chão com o giz e a gente salta, que é um, dois, três, abre as pernas, depois dá a volta, é follow the leader e, e vão por ali abaixo. Continuando, só três análises rápidas, vamos ver aqui então o total market cap. Uh, portanto, isto é uma coisa que se fala em alguns cursos de trade, não é todos eu quando digo curso de trade não é aqueles da Algebeira da NET que é sem paus ah e outra coisa, tenho a certeza que lá na nossa comunidade como nós estamos a pôr lá 10 livros por dia, 10 livros por dia de trade, não sei até quando, porque apesar de chegar um ponto já não tenho material, o pessoal depois depois não, já vem ter comigo e diz, olha tenho aqui material que eu ia partilhar, como é que é ficas com isto e eu vou tentando organizar e arquivar lá na nossa Biblioteca de acesso livre. Hoje meti lá ah, 10 livros, vou continuar a pôr até já não houver mais e depois vamos sempre procurar novas fontes para fazer uma biblioteca trader. Portanto, é uma biblioteca trader de acesso livre. O link está na descrição da página para entrar no Bad Beach Club. E então vamos fazer aqui então, a análise muito rápida: aqui ao mercado. Basicamente é assim: nós fizemos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito velas vermelhas. Estas azuis aqui são são vermelhas, só que eu adicionei aqui mais uma cor à equação, que era para tornar isto mais interessante e fazer uma análise diferente. Ora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, oi, três, seis, sete, oito. Pronto, isto havia a possibilidade de ainda fazer aqui mais uma nova vela. Hoje é domingo, quando for meia-noite, esta vela vai fechar. Estamos quase no, no... quase, quase. Se ela continuar assim, até vai fechar aqui... É pá, não vai fechar bem, mas pronto, já podia ser pior. Se fosse aqui abaixo de, disto, deste nível ainda era pior. Eu até meti aqui um alarme, que ele tocou uma vez, que ele não, eu, disse, eu sempre disse, isto não pode passar dos 1.11, 1.7 no máximo. Eu, eu, eu até meti aqui um, um nívelzinho. É pá, o mercado era bom que ele não passasse o total market cap, que não passasse daqui para baixo, porque depois isto era terrível. Isto era muito mal para todas as moedas seja Bitcoin, seja o que for, as altas sobem mais, deixem mais rápido também, não é? Essas eram as que iam sofrer mais, que elas sobem e deixem mais em, em percentagem, mas havia aqui a probabilidade, só ao nível de contagem de velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poderia haver ainda aqui mais uma semana vermelha, vamos ver, vamos ver, mas no máximo mais uma. Já o BTC acho que já fez as 9 velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Aqui no diário já se começa a ver aqui, uh, uh, aqui a ver sinais de subida. Portanto, temos aqui temos aqui uma resistência. Isto era um triângulo que ela caiu para baixo, mas conseguiu voltar para cima. Temos aqui um sinal de PX. Este sinal, por acaso, o código, uh, este sinal foi feito por mim e o código está disponível lá na... Deixa-me ver aqui. Move to the source code. Este código foi feito por mim e está disponível lá, lá na nossa biblioteca há lá uma pasta que diz, uh, diz indicadores tem lá códigos de Pinscript quem quiser utilizar não pagam nada man. o Bad Styles dá o seu conhecimento ao mundo tal como outros gajos que fizeram a Fibonacci etc, eu quero contribuir quero morrer e deixar cá qualquer coisa não meti o meu nome neste indicador foi um erro <risos> se fizer outro <eu> medo <risos> que era para se lembrarem de mim Pronto, aqui é assim, temos aqui no diário, uh, já teve melhor, mas podia estar pior, não nos podemos esquecer, só por ser aqui desta, mas elas estão aqui a derreter, no entanto, isto estava aqui a fazer de resistência e agora está a fazer de suporte, o que é muito bom, ela a última vez bateu ali e fez de suporte, mas aqui vai só o tempo gráfico, vamos ver aqui as coisas, olha... Se o preço passar, e olha que aqui tem uma brechazinha, se o preço conseguir passar desta nuvem para cima, acompanhem-lá o canal porque a gente vamos fazer sempre análise, eu até vou falar aqui sobre o preço que o Ivo pensa que isto vai acontecer agora e o preço que eu penso, eles são mais ou menos iguais, somos pessoas diferentes, análises diferentes, e ele não segue aquilo que eu digo, eu não siga aquilo que ele diga, é bom ter várias pessoas a fazer análise, até a encorajo outras pessoas a irem lá, porque o canal não é porque eu sou o fundador que eu agora é que sei e faço análise. Não, a gente está ali, todos que partilhamos aquilo que nós pensamos, aquilo que eu digo não é absoluto, nem eu quero que sigam <risos> aquilo que eu penso, quero que vejam como uma ideia. Tipo, o eu, eu, Bad, Bad Style está a analisar desta forma, mas vocês têm que fazer a sua, a sua própria análise. Portanto, aqui o BTC USD eu penso que poderá fazer aqui, pai eu penso que não vai longe. Possivelmente bate aqui nesta fibra ou deve ir para baixo. Eu hoje o Ivo, uh, eu e ele estivemos a falar sobre esta possibilidade. Eu disse que, eu disse que possivelmente isto vinha ali mais ou menos a. Eu não sei em que gráfico eu vi, meu. Mas é assim, eu acho que. Eu disse, pá, no máximo sobe 2k. No máximo sobe 2k. E olha, mas isto já aconteceu, homem. Oh a, a minha ideia é que isto viesse aqui. Que a porra, meu. A minha ideia é que, é que isto viesse aqui no máximo e voltasse para baixo. Portanto, isto foi hoje. Olha, e já aconteceu. Que interessante. Ó oh, Ivo, eu disse-te a ti que isto vinha esta MA, no máximo era uma MA e o mínimo era a outra. Olha aqui ah, que interessante. Isto foi hoje, ó oh meu. Isto aconteceu mesmo assim, não chegou exatamente onde eu disse, mas foi. Isto daqui fez de resistência. Isto daqui fez de resistência, meu. É aqui que eu estava a pensar que ele disse. No mínimo sobe 2K, mas no máximo a gente deu valores 30 e tal. Mais ou menos os dois. Ah, foi isso está aqui registado. Deixa-me lá ver. Uh, deixa lá ver aqui. deixa lá ver aqui. deixa lá ver aqui. Ah, está aqui os valores. E disse, viste que eu escrevi 33.6 e não 33K. E eu meti, onde é que viste esses valores? Eu vi nas emas 21 e 50. E eu disse, dá mais 2K numa, portanto é a, a EMA que está, que está aqui mais abaixo, não é? Daria aqui este nível, no mínimo que era mais ou menos 2K. Isto aconteceu que giro, isto foi mesmo como a gente pensou, mano. E eu disse que no máximo ia aqui aos 33.96, partindo do início que vai depois, a EMA 200 tem que ir, que não tem continuação... Um, Pois 33.6 noventa e e isto aconteceu em que quando eu dormia eu estive a dormir um bocadinho à tarde porque eu estive a noite toda a, a programar e que interessante foi aqui à segunda EMA não bateu lá mas foi mais ou menos onde eu disse a gente estava a pensar em níveis mais altos agora era bom é que isto passasse aqui para cima desta nuvem porque se isto passasse aqui desta nuvem para cima se isto passasse ali daquela nuvem para cima Uh, Noutros gráficos maiores, não é? à medida que os tempos gráficos iam aumentando e se ia acontecendo. Deixa-me ver aqui a nível de momento. Eu tenho aqui uma série de indicadores desligados. Tenho aqui uma série de indicadores desligados. Deixa-me a ver. Deixa-me ver se vejo aqui alguma coisa a nível de momento. De momento, não temos aqui momento, mas eu tinha visto o momento em que gráfico é que foi. Aqui está a dar a subida. O que é que o Ive está aí a dizer? Há muito, era ótimo, compra mais barato. Ah, eu disse na altura o quê? Disse na altura que, mesmo que só subisse 2K, que era o mínimo que tinha que subir, que era a primeira MA, mesmo que subisse 2K, as pessoas podem pensar que é pouco, mas para quem tem 10 BTC são 20 mil euros. Estás a ver? E 20 mil euros são sempre bem-vindos, meu. Não é agora, sardinhas que têm, tá, tipo uns trocos, né? que é o que a maioria tem, que é as massas, pensam em massa, Uh, pá, é óbvio que 2K não, não é nada no meu tipo, em porcentagem daquilo que tem que me dá boas bem-vindos ah, é, o, é o Pedroza aqui no no Coise oh man estamos na live man <risos> um, então, então continuando aqui, temos aqui uh, divergências de é um passa a rei. temos aqui seis divergências de alta isto ainda pode aqui acontecer o mesmo aqui no aqui no semanal, que já aconteceu ali noutros tempos gráficos. E agora pode acontecer aqui no semanal. Já aconteceu aqui o mínimo que eu tinha falado e aqui dava aos 30 ponto qualquer coisa, meu. E o Ivo já estava a falar em 31, mas é quase que está a 30, 886. Se o Ivo nos estiver a ouvir, quais é que é os teus targets, Ivo? Os meus era aqui o mínimo, esta MA e agora descia, portanto, neste range aqui como, como, como máximo e mínimo, aqui de subida, portanto, dentro deste range aqui, não é? E o preço fez isto, e agora ou pode cair, ou poderá vir aqui a este range, que até bate certo, olha, agora é que eu reparei, até bate certo aqui com o canal, portanto, isto até faz sentido, porque temos aqui um canal, não é? E quando há um canal, não é nada fora de normal, o preço vir aqui ao, à parte de cima do canal que eu nem estava aqui a reparar porque dentro de um canal normal é o preço vir aqui acima e abaixo do canal, portanto aqui tocou na parte de cima do canal, que é uma que é a resistência não é? Aqui é a resistência neste tracejado até passou para cima, já expliquei que isto acontece porque hum, às vezes há, uma, há um grande volume e os preços saem fora dos canais que nós temos traçados quando isto acontece também uh, acontece na parte de baixo, que é o que está a acontecer aqui. Com, com, há, há um grande volume entrar e há um grande volume a sair e faz com que isto saia fora aqui do range dos nossos canais. Isto não invalida é os aos canais. Este canal aqui é automático e tem aqui a Fibonacci. Estes riscos que estão aqui são todos riscos de Fibonacci. Cá, cá dentro, show Fibonacci. Isto são tudo níveis de Fibonacci. Portanto, e aqui estamos a bater nesta, nesta Fibonacci e aqui não é? E aqui o um que eu estou a dizer é que vai à Fibonacci de cima, aqui do canal, e que por acaso vai coincidir com esta Fibonacci, olha, olha, olha que giro, eu nem tinha visto isso, portanto, temos aqui, neste cruzamento aqui, neste cruzamento aqui, temos uma confluência de Fibonacci, que interessante, meu, que interessante, eu nem sequer tinha visto isto, Epá, isto é, isto é muito louco, meu. Isto é muito louco, meu. Fibonacci tem coisas muitas giras, meu. Onde é que está aqui? Está aqui a ferramenta. Olha, precisamente aqui nós temos a Fibonacci, porque este risco está aqui tracejado, que é do canal. Eu, como já, já, já mostrei, isto são Fibonacci Levels, não é? São aqui os níveis de Fibonacci. E temos aqui esta Fibonacci 382. Aqui há uma confluência de Fibonacci. Portanto, e, e, por acaso... Se eu olhar para as emas, eu estava aqui a prever que isto ia aqui mais ou menos a ema ia servir de, a ema ia servir de resistência, tipo bati aí e ela por acaso está mesmo engostada à parte de cima do canal, bate ali tudo certo, olha, na minha análise, isto no máximo vai aqui ao topo deste canal e depois a próxima queda pode ser a última, a próxima queda pode ser a última ou não, ou não, nada indica isso, sou eu que estou, que estou, que estou a prever, mas para mim, isto vai mais ou menos a estes níveis que o Ivo e eu falámos, para aí 31, mas depois tem que vir para baixo, e por acaso eu nem sequer tinha visto que há aqui duas Fibonacci a cruzarem-se aqui, isto é muito agir, dia 1 de junho, dia 1 de junho, já não foi mais abrir o maio, olha, agora dia 1, até ao dia 1, se calhar acontece aqui uma subidazita, que pode não ser significativa, mas como eu disse, nem que seja 2K ou 3K, para quem tem 10 BTCs, são 30 mil euros ou 20 mil euros. Continuando aqui, portanto, já, já vimos aqui o Total Market Cap. Eu, a minha análise mantém-se desde o início. Tipo, ele não pode passar aqui certos níveis. Eu, eu até meti aqui um alarme. Nós temos aqui dois, dois portes muito fortes. Mas não é como aquele dos 40k, para que andavam a apregoar. E eu disse, caga nisso. Olha que essa cheia de análises, isso não a gente tem que operar depois aqui há uma merda cruzou mesmo. Portanto, isto aqui não é sem análise. Aqui é mesmo um suporte feito com o nosso, coisa de, o nosso indicador de suportes algorítmicos. Eu vou meter aqui em branco para não estar aqui a fecundir o cérebro. Eu vou meter aqui... Yeah. Vamos meter aqui... Olha, vamos meter mais grosso. Portanto, aqui tem, tem ganda suporte e aqui tem outro que, por acaso, coincide com este suporte móvel. Portanto, é assim... Nada, ah, nada está garantido, mas tendo em conta que temos aqui três grandes suportes, para muito difícil isto conseguir passar de um trilhão para baixo. O que não é impossível, o que não é impossível, porque ainda estamos aqui num canal descendente. Portanto, enquanto não for rompido para cima ou para baixo, este canal vai existir. No entanto, não há nenhum canal que dure para sempre. Todos os canais irão ser rompidos, demora, o tempo é que demorarem, não é? E então vamos aqui então ver o Ethereum. Uh, olha aqui o, o Ivo bem-vindos, vós partilhem perguntem, façam cá está o Ivo no seu melhor <risos> ora aqui está vamos ver aqui o Ethereum aqui no... vamos começar aqui pelo semanal uh, vamos apagar aqui o... o indicador canal no semanal fica todo demorado temos que apagar aqui portanto, aqui estamos quase no target eu tinha aqui uma tinha aqui um quadrado preto em que eu dizia, eu comecei a avisar daqui, isto vai começar a descer até ao fundo deste retângulo, que era um retângulo, e se calhar até por acaso isto é o um market cap, por isso é que o triângulo está cá, BTC, Ethereum, Ethereum, está cá ainda, está cá ainda, eu é que estava a ver o coisa errado, o outro era o market cap do, eu fiz este retângulo e disse aqui logo no início que havia esta possibilidade, nós vimos aqui, expliquei as razões, não vou repetir. Uh, mas estamos aqui quase no target. Ainda não chegamos Temos aqui um grande suporte aqui. Temos aqui um grande suporte né, aqui nos 1586. Aí um amigo nosso do grupo que meteu uma ordem. e Ele perguntou-me, ah, qual é que é o melhor ponto? E disse, é pá, tu é que sabes. Pega numa FIBO. Puxa de cima a baixo. Vê lá onde é que está a FIBO agora abaixo do preço. E ele disse-me assim, 1500. E foi uma boa na minha ótica ele, ele, ele fez uma boa análise, eu não, não lhe deu o target, eu fiz ele começar a pensar por ele, e aqui como a FIBO dava em 1470, ele abriu uma ordem em, em 1500, portanto um bocadinho acima da FIBO, será sempre o ideal. E aqui logo abaixo da FIBO, mesmo que isto esteja cruzado, aqui tem grande suporte, mas isto não é cheio de análise mesmo, aqui é um suporte do caraças, ou seja, o preço até pode cair abaixo dos 1500, se isso acontecer, ele só tem que guardar as moedas e esperar, mas no entanto, isso é muito improvável, o que não quer dizer que não aconteça, é muito improvável porque isto tem aqui um suporte muito forte. Se ele romper aqui, se ele romper aqui é começar a, a arranjar a guita para comprar mais abaixo, porque se vier mais abaixo será sempre um preço mais, um preço mais bacana. Pá, o que é que temos aqui? Já agora vemos mais além que não estava previsto, era para ver só o marca, ah, o dólar, o dólar. Era o dólar, o total market cap, o Ethereum e o BTC. Não era para ver mais nada. <coughs> Ora, temos aqui no dólar-euro. Eu vou apagar aqui os indicadores. No dólar-euro, pá, está aqui numa ascensão do caraças, mano. Isto é assim, quando, quando, quando acabar a tinta da impressora ou o papel, <risos> eles estão mesmo a destruir a economia, tipo. Basicamente, estes senhores estão a imprimir dinheiro para resolver o problema de imprimir dinheiro entenderam portanto estão a imprimir dinheiro para resolver os problemas associados à impressão de dinheiro que é uma cena Boeda Boeda Boeda inteligente mas esta merda aqui vai dar o pé de um dia porque isto não é sustentável e ele tá mesmo aqui quase a é na trem online Olha basta isto ser até aqui já o BTC e o market cap todo só pelo e isto aqui vai mesmo romper a trendline mesmo podre, mesmo a cara podre isto vai acontecer, isto é uma realidade isto é uma realidade e está condenado, só pelo facto de uma moeda fiat ter um supply infinito, ou seja poderem imprimir notas até, até, até ao espaço isso vai sempre fazer com que o, o valor caia, não é? Portanto vai retirar dinheiro isto é uma forma de roubo, é uma forma de roubo porque as pessoas têm um certo valor no dinheiro, não é? Dá para, isto hoje dá para comprar isto, isto hoje dá para comprar aquilo e ao imprimirem dinheiro estão a retirar valor ao dinheiro em circulação, não é? Ou seja, estão a roubar as pessoas sem elas perceberem aperceberem disso. E ainda vem à televisão dizer, ai não sabíamos, é pá, quem compreende o dinheiro, aquelas pessoas estavam na televisão a dizer que roubaram toda a gente, não é? mas nem toda a gente tem a sensibilidade de compreender isso dessa maneira. Isto como foi desenhado para, para ir ao zero, tal como qualquer moeda na história uh, da humanidade, uh, isto mais tarde ou mais cedo é uma questão de tempo. Portanto, não fiquem aflitos que as cripto uh, subam ou deixam, porque quando isto começar a descer, as cripto sobem todas, não é? Mas é assim, se formos a ver, é o dólar, é que é que, é que está a desvalorizar. Ou seja, vai subir aqui, mas o valor daquilo, se forem trocar depois, não é? Só se trocarem depois por euros ou outra coisa, porque o dólar, o dólar não sei Mas o euro é a mesma coisa, e outras moedas, há umas mais fortes que outras, mas isto aqui tem que dar o peidinho. Mais tarde ou mais cedo, portanto, isto vai mesmo um dia, isto um dia vai ao castigo. Isto um dia vai ao castigo. Já agora, deixa a ver aqui. o oh, cá porra, mano. Deixa-me a ver aqui. Isto era um garfo, meu. Isto era um garfo. Eu nunca passei aqui um coisa nisto, peraí. Ah, está aqui. É, man, a sério. Isto está com comportamento... Ah, tenho isto aqui desligado, meu. Tenho isto aqui desligado. Ora. Que é merda, meu. Mas isto não é Fibonacci? Não, log position oh My God, my God, my God, a fibo botar tá aqui, mano. Então aqui coisa, vamos ver aqui, mano. Isto 382 está onde? 5.0. Isto deve vir aos 82, meu Deve vir aqui a 5.0. Deve vir aqui 85 no mínimo, no mínimo. Eu vou marcar aqui. Olha, isto fica aqui uma uma uma previsão para o dólar. Eu nunca fiz previsão para o dólar. É a primeira vez, mas baseado em Fibonacci, eu diria que isto vem aqui, olha, eu até vou meter isto hoje na, se não for hoje, mete amanhã, mas eu vou registrar isto na, agora vou apagar a, agora vou apagar aqui a Fibonacci e vou marcar isto como a minha previsão de queda do dólar. Ou vem aqui, ou vem aqui, <risos> tem que vir aqui dentro deste range aqui, ela vem cá a gramar e quando isso acontecer, as cripto, as cripto estão em alta. Portanto, isto baseado em dois pontos de FIBA, este é 05 Portanto, basicamente, isto aqui, isto aqui quando houver o rompimento desta trendline, vai ser a confirmação, ou, aliás, o início, o início, não é, da desgraça, e depois isto, se Deus quiser, se Deus quiser, não, isto já foi feito pelos humanos, mesmo para ir isto aqui não é preciso intervenção divina, isto já está, já, está, já tem os ingredientes todos para entrar aqui dentro desta desta zona, ou até pode vir mais abaixo aliás, é nada de ir, mas aqui no mínimo tem que ir aqui tem que ir ao castigo uh, eu vou registrar esta previsão na, no meu trading view, porque ao contrário de muitos traders se calhar o IF fazia isso na boa mas aqueles que falam muito e acertam um pouco têm medo de fazer o registro é das, das previsões deles porque não dão uma para a caixa, eu tenho aqui bem da previsões quem quiser ver está no canto superior direito e vamos fechar aqui a live de hoje. Uh, pá, olha, espero que tenham gostado. Pá, peço imensa desculpa pelo meu atraso na live. Espero que tenham gostado aqui do nosso conteúdo. Vamos ler aqui um bocadinho do chat. Entrei entrei no grupo desde que começámos, desde que começámos a cair que a EMA 200 nas 4 horas tem servido como resistência. O Cardoso. É pá, olha, queria-te dizer uma coisa, man. Ainda bem que te apanhei aí, man. Ainda bem que te apanhei aí, man. Olha, eu vou-te mostrar uma coisa. Olha, não saias daí, não saias daí. Olha, tenho uma coisa para mostrar a toda a gente. Tu, és, tu foste um fator importante, meu. Mais do que o que se calhar tu pensas. Eu tenho que te mostrar isto, meu. É para, é para tu ficares orgulhoso. Espera aí. Eu te mostrar aqui uma cena, meu. já vou partilhar aqui o ecrã. Eu estou aqui à procura. Oh, o, o Cardoso, não fujas, mano. tenho aqui uma coisa para ti, Parece é que já vem aqui um bocadinho do chat. Epa, eu tenho de encontrar isto. Ah, pera, já sei onde é que está. Está aqui na pasta do digital, viu? digital, digital, está aqui, está aqui. Eu não sei se já, já, já, já tinha mostrado isto. Olha, está aqui. O Cardoso, a pessoa que está no chat, a pessoa que está. Ah, caraças, é Bruno Cardoso, esquece. Era Bruno Cardoso, era Bruno Cardoso, peço desculpa, mas pronto, já agora a mostro. É pena não estar aqui o Bruno Cardoso. Pá. Eu, eu queria mostrar isto. Eu agora confundi aqui com o, confundi aqui com o Cardoso. Mas, mas não a azar. Eu, eu, vou, eu vou mostrar na mesma. Que era, isto surgiu aqui o grupo da, do Bad Beach Club. Portanto, isto foi com, com o Bruno Cardoso. Isto foi um print que fiz na altura. Foi no dia 13 de maio. 13 de maio. Em que dizemos assim. Boas amigas, é o Bruno. Uh, Manda-me o Telegram. Porque eu tinha instalado o Telegram de novo. que eu tinha entrado. E tinha, e tinha de deixar isso. Ok, o meu telegrama... Então, o meu telegrama é Bad Styles. É isso que estás a falar. E ele diz assim... Não tens um grupo telegrama? E eu, o que é que eu lhe digo? Eu digo, não, mas eu devia fazer. <risos> Acho que sim, amigo, para estás mais próximo da tua comunidade. E eu, olha... Passado que isto foi uns minutos, não é? Se virem aqui a hora, isto foi uns minutos. E eu digo, está feito, man. Está feito, man. Manda, pera, recebeste estes Sim, ok. E assim nasceu... O Bad Beach Club. não queria deixar, queria deixar isto registrado em vídeo. Um grande abraço aí para o Bruno Cardoso e para o Cardoso também, não é? E vamos aqui só continuar a ganhar aqui um bocadinho do chato antes nós fazemos o fecho. Uh, o Cardoso dizia aqui, desde que começámos a cair que a EMA 200 nas 4 horas tem servido como resistência. sem senhora, meu. As EMAs são pontos às vezes de suporte e resistência. É óbvio que não estão a passar... Uh, não é uma cena que tu consigas passar, aquilo tem vida própria e vai reagindo à medida que o preço sobe e desce. Esses, esses indicadores vão, vão portanto, é, é os indicadores que estão a, a reagir ao preço, não é não, no, no, não é o contrário. O preço sobe e desce e as emas vão, vão, vão, a, tocam, a, às vezes toca e desce e às vezes faz suporte em que toca e sobe. Estás a falar muito bem, amigo, tu notas tens tudo, meu. Desde começarmos aqui que a EMA 200 nas quatro horas tem servido como resistência, temos ido lá bater e voltamos sempre para baixo. Neste momento, a EMA 200 está nos 29, é isso mesmo. Boa análise, mano. Boa análise. Continuaste a estudar isso. Olha só por esta frase que tu dizes, eu vejo que tu és capaz de fazer uma boa análise e tens uma boa sensibilidade, meu. Continua. Se quiseres entrar aí no grupo, eu não sei se já lá estás ou não, partilhar as tuas análises e ideias. A não há um trader residente, ali todos somos traders. Uns um sabem mais que outros e a gente ajuda-se uns aos outros. Estás convidado a ir lá e partilhar as tuas ideias. Não é 200, é 50, enganei-me. Pois eu costumo de ver na, na, na 21 a 50 e 200. Todas elas está correto aquilo que disseste. Mesmo tendo te enganado. todas as to, Olha, por exemplo, o BTC faz... faz um, um, reage à média de 200, é no semanal. Estás a ver? Todas as médias, pá, tipo a 21 a 50... Há uns que dizem a 20, é a de 51, depende se cada um pode usar a, a, o que tu quiseres. Há uns que usam de 10, há uns que usam de 6, mas pronto. Normalmente 21, 50 e 200 serão as médias em que o preço reage, mais nos ativos, menos noutros. Cada moeda tem a sua, tem a sua maneira, o preço... Tinha noutras não há no... no... no azar. Continuando, aqui uh, uh, pois é, tá aqui. Boa, cheguei. Paus é, tiro Vai bater os. Não queria falar nisso. Eu não, eu, não, eu não queria falar nisso. Estás a ver? Mas se tu fores ao meu perfil em que eu disse não sigam esta ideia mas é uma ideia e olha que ela tem bases ela tem bases para acontecer já que falas nisso eu vou eu vou partilhar aqui o que é que eu penso sobre isso é assim para mim o Ethereum é forte e não acredito que passe abaixo disso mas caso passe é esse o nível que estás a falar Caso ele consiga romper esse suporte, é esses os níveis que estás a falar. Eu fiz aqui uma, uma análise no. Quando, quando é que foi isto? Foi dia 23 de Fevereiro, topa bem. 23 de Fevereiro a gente estamos a é, quase aí para julho. Portanto, eu faço umas análises assim, ainda consigo ver umas merdas ao longe. Estás a ver? Não é tipo que agora vi hoje um filme do bacana, não sei o quê. Pronto. Eu tenho as minhas próprias ideias. Portanto, isto foi no dia 23 de Fevereiro. Se vocês virem aqui. E eu fiz o quê? Portanto, isso pode ser real, o que estás a dizer. Eu não ando a falar nisso porque não acho provável, mas a tua ideia é válida. E eu vou, te... e eu vou suportar a tua ideia, portanto. A minha... Mas, e há ali um suporte muito forte, que eu não acredito que ele deixa. Mas caso ele rompa para baixo, pode ir mesmo a esse nível. E eu vou-te mostrar. Se tu passares uma uma FIBO nos pontos mais baixos do Ethereum, tu vais conseguir fazer um canal, se fizeres à mão. Eu, eu aqui estou a usar um indicador, que é o, que é o indicador que chama Long, Long Trend Line. Isto faz para todas as moedas. Isto é uma cena que está registada, isto foi registado no dia 23 de Fevereiro. Os traders fazem assim. No 23 de Fevereiro, registrei isto. E então tracei aqui uma FIBO em Ethereum, de aqui nesta data. Portanto, aqui foi de... De 15 de janeiro de 2018 até cá abaixo. E isto é diferente de seguir padrões do passado, não tem nada a ver. Uma coisa é eu estar aqui, ah, estas velas estavam assim, e as velas 12 assadas, esquece, não é nada disso. Portanto, estamos a medir FIBO. Medindo a FIBO, deste ponto a este cá abaixo, dá-me este range. E neste range, que foi onde o preço caiu aqui, não é? Que é o range entre 0.5 e a 0. 0.5 e a 0.618, não é? Uh, Dá-me aqui este range entre esta fibra, 0.5 e a 618. E se nós passarmos neste range de cima, de cá de cima até cá abaixo, e formos ver entre a 0.5 e a 0.618, é precisamente isso que estás a falar. É entre os 566 e os 359, portanto, é entre, é entre este range. Isto é possível de acontecer, Epá, é pá, é. É provável? Não, não é, não é provável, mas pode acontecer. Pode acontecer. É como eu fiz hoje, é na análise de hoje. Caso ele caia aqui deste, deste nível, não é? Portanto, aqui a uh, 1500, vai isto, isto aqui está em euro, não está em dólar. Muita atenção, não se enganem, que estes valores estão aqui em euro. E eu depois aqui explico a minha ideia. Portanto, eu, isto a dia 23 de fevereiro expliquei aqui a minha ideia, isto como está porque eu, eu tinha a língua inglesa, sou obrigado a escrever em inglês, eu não, eu não posso escrever aqui em português, senão banem me aqui as minhas análises como, como já fizeram antes. E eu aqui epá, expliquei a minha, a minha, a minha teoria, vou explicar que isto tem a ver com as medições de FIBO uh, que aconteceu, não é que não tem que voltar a, a acontecer, mas isto é suportado por esta ideia e pode mesmo vir a acontecer. Portanto, isso é válido se houver o rompimento daquela Fibonacci que nós vimos na análise de hoje, mas também tem ali dois esportes, portanto, é altamente improvável. Daí que eu, por ser improvável, eu sigo as probabilidades, eu não acho provável que isso aconteça. No entanto, há essa possibilidade, há essa possibilidade. Caso seja rompido, saia se há esses níveis. Ou seja, eu tenho a compra de Ethereum naquele nível que o outro rapaz falou, dos 1500, mas caso venha cá abaixo, aqui já tenho uma ordem muito maior, caso, caso, caso seja rompido, compra mais barato, caso esta análise esteja errada, poderá ir lá acima, mas tu vires onde é que é a trendline, onde é que é a trendline deste canal, olha lá para este canal e onde é que está a trendline, estás a ver? Prontos, pensem nisso, <risos> é só para deixar pensar e para vocês fazerem a vossa própria análise, Portanto, a timeline está aqui, não é? A gente estamos a ver no semanal, num sítio, este, este indicador diz-nos que está aqui. Prontos, quem, quem quiser vir aqui pode ver, eu, eu tenho aqui várias análises, e na altura pode não ser uma boa análise, mas com o passar do tempo os sinais vão lá. No entanto, já apagaram aqui algumas vermelhas, estas não, é, não são visíveis, porque, tal como eu disse, olha aqui, estava numa língua de inglês, escrevi em português, baniram, e houve aí outra, e aqui também, e houve aí outra, que era ao contrário, estava, estava na língua de português e escrevia inglês e eles baniam algo, tipo, já nem fica visível. Mas tem aqui muita coisa e, olha, esta, esta análise que eu falei lá no Art Fork, eu tinha feito esta análise do dia, 20, do dia 20 de janeiro e aqui toda a gente me gozava, dizia que não, o BED está a biris tá, e a gente tá, ainda com, com os preços de bacanas e todos queriam ir daqui para o espaço, eu disse, népia, meu, bateu o histórico, -A é minha 200, anos semanal, e eu fui altamente gozado, mas, olha, agora, agora estamos aonde estamos, e se é começar, Isso é começar. <risos> Pronto, é assim, a gente às vezes temos que ver mais longe, e abrir a mente, passei fora da massa, porque como eu mostrei aqui, seguir as massas não rende, meu. Agora, calhava aqui muito bem a música do Peruca, e chora agora <risos> e pronto olha pessoal espero que tenham gostado aqui da análise deste bocadinho aqui da que eu vim trazer aqui uma coisa que ninguém fala como já disse o trade é psico... 80 90 psicológico mas ninguém fala da porcaria da psicologia aplicada aos mercados cripto que é uma estupidez para não sei porque eu venho aqui uh, para não sei porquê que há essa lacuna não é? e eu venho aqui preencher essa lacuna pá, porque eu sei que é importante alguém falar sobre a, a psicologia já que ninguém o faz eu faço <risos> aquilo que eu acho que é importante e que ninguém está a falar sobre isso e, pá, e pronto, é assim, olha desejem que o dólar <risos> desejem que o dólar pegue venha até aqui isto é como, sabem aqueles coisas lá do parque infantil ah, que, opá, como é que chama? que é como é que um aquela coisa que os putos uh, se assentam de um lado e depois o outro assenta do outro, estás a ver? Quando este puto aqui uh, vier para baixo, o outro puto só para cima, <risos> tipo depois a escrita, ou quando isto chega a escrita, depois É oh, pá, olha, quem tiver com, a, com o psicológico todo fodido, é pá, e agora estou a perder o que seja, pá, mais sensível a isso, é pá, se alguém precisar de alguém para falar, a gente está lá em traders, pá, eu... Eu falo por mim, eu não me importo de escutar as pessoas, pá. Se alguém tiver algum problema, eu não sou psicólogo, pá, Mas gosto de escutar as pessoas, ver o que que elas têm para dizer, pá. Se alguém precisar de, de falar com alguém e que esteja, não é para dar conselhos financeiros, porque eu não dou, eu não dou conselhos financeiros, eu, eu encorajo as pessoas a fazer a sua própria análise, mas pá. Precisarem de dar alguém para falar ou um problema que tenham e pá, que eu possa dar algum conforto psicológico é pá, ao canal, e é um grupo de amigos, temos a fazer uma Biblioteca Trader, temos ali muitas coisas boas, olha, não posso prolongar mais o vídeo, os vídeos eram para ter uma hora, eu hoje atrasei-me, uh, pá, e o conteúdo de hoje, é pá, isto é mesmo de valor e não vou encontrar um conteúdo igual, a, a falar sobre isto na internet. Aquilo que encontram sobre o efeito de manada não é aplicado ao mercado de cripto, vão encontrar uh, o efeito de manada aplicado a outras coisas, não, não vão ver nada psicológico associado à cripto, olha, Espero que tenham gostado. Para um grande abraço para todos. Olha, apesar de que eu comecei tarde, ainda apareceu aqui. Uh, é o balança É mesmo isso. É o balancé, mano. Quando o bacana for no lado, Euro cripto, cripto. É mesmo isso, mano. O balancé, mano. Até logo, mano. Vá. Fiquem bem, mano. Para um grande abraço, meu pessoal. Estamos juntos, meu é Epá, espero que tenham gostado daqui deste bocadinho. Fui, man.